Oi pessoal, estamos mais uma vez aqui trazendo uma pessoa que traz um ponto de vista super valioso sobre esse momento. É a minha amiga Fernanda Salles, que é cientista política, consultora e analista de tendências. Bem-vinda Fernanda. Tudo bem Rodrigo, um prazer estar aqui. Obrigada. Pessoas assustam aí quando vem cientista política, <risos> mas, mas a gente tem uma carreira forte aí no marketing e inovação para trabalhar com tendência, que é uma super paixão que eu tenho. Aham. Uhum. é. Eu, eu particularmente não tenho. Eu acho que hoje ser cientista político, a gente tem que tem que todos sermos um pouco, né? Porque enfim, a política tem ditado muitas tendências. Não há como negar, né? Mas, com certeza é... mas antes da gente entrar nessa conversa deixa eu fazer aquele aquele lembrete básico né de você assinar o canal curtir esse vídeo compartilhar com quem você acha que esse conteúdo tem relevância e é, dá uma olhadinha aqui embaixo sobre esse convite que a gente está fazendo a gente está organizando esses eventos aqui essas é, conversas entrevistas, porque estamos organizando uma rede, uma rede de é, empresários digitais que vai poder utilizar essa estrutura, essa essa rede de apoio que a gente está formando para é, acelerar seus projetos, captar investidores, apoio, tudo mais. Você vai conhecer os detalhes lendo aí esse link que está embaixo. E vamos seguir, então, para para a nossa questão, nossa questão hoje, que eu estou super empolgado. Então, eh, Fernanda, você Olá. gostaria de, de apresentar um pouquinho da sua experiência, né? você é formada em ciência, ciência política pela UNIB, mas também estudou na Universidade de Estocolmo e eh, teve uma, uma, uma série de experiências eh, nessa, em áreas correlatas, né? com a ciência política, o marketing, conta um pouco para a gente. Vamos lá, <risos> Bom, eu sempre quis trabalhar com desenvolvimento social e econômico E com o currículo de cientista política normalmente eu sempre levava na cara dizendo que eu era muito acadêmica e nada corporativa Então eu uhum. resolvi trabalhar na multinacional, acabei entrando na Ambev Eu queria me tornar um pouco mais corporativa, ficar um ano lá Fiquei cinco porque eu gostei muito, foram vários desafios, foi uma super super escola a Universidade de Ambev, embora não, não emita diplomas que a gente possa usar fora, cara, é uma super escola, a gente sai com MBAs de lá, né? Eu estudei muito marketing, vendas, eu cheguei a tocar operação em, de dois estados aqui do Brasil, né? Sergipe Pelagoas, a operação responsável pelo maior market share, enfim. Então, a gente começa a ficar muito sensível, na Nambev minha última função, eu era responsável por inteligência de mercado. Então, a gente é olho em tendência, é olho no mercado, é olho em marketing, entender como que tudo funciona. Eu saí, a gente se conheceu, eu tava na Ambev ainda, né, Rodrigo? Eu acho que sim, é, lá no Isso. tempo da... Da IESEC. Era. E, bom, e na Ezec mesmo eu já trabalhava com projeto, enfim, comecei a trabalhar muito nesse, nessa questão, eu já tinha feito intercâmbio, então, essa parte de cooperação internacional, é, observar mercados no exterior, isso sempre me encantou, me apaixonou. Mas, quando eu saí da Ambev, eu queria testar algo um pouco diferente, eu estava querendo focar, voltar a pensar no desenvolvimento, como que a gente podia casar aí é, essa parte, esse conhecimento de marketing empresarial corporativo. Com coisas na prática, eu fui desenvolver um projeto de empoderamento de jovens meninas no Zimbábue. Sempre meio questões uhum. de gênero. É, gosto até hoje, trabalho com isso até hoje. Tem uhum. uma iniciativa que está rolando, um movimento legal aqui no Brasil, do Sol Mulher na Causa. É, enfim, a gente trabalha com empreendedorismo feminino. Mas fiquei aí, abri aí algumas empresas, desde a época da universidade, essa parte de empreendedorismo social. Eu tive duas iniciativas muito legais dentro do UNB, cofundei, né? E depois também teve o coletivo inovação, a gente fez lançamento digital, a gente foi muito forte no marketing digital, era uma empresa híbrida uhum. porque a gente tinha a parte social e também a parte corporativa né? do empreendimento aí mais tradicional de vendas. Estava muito forte trabalhando na parte de inovação da indústria e com algumas consultorias na CNI, Tive a oportunidade de conhecer vários polos de inovação do Brasil, de trabalhar. A gente trabalhou muito com metodologia, com processo de inovação. Mas eu parei tudo para trabalhar no Na Praia. Não sei se você conhece. É um hum. dos maiores eventos que a gente tem aqui no Brasil. O na Praia ele é uma plataforma, não é só um evento, uma festa. né? A gente teve aí, hum. na edição do ano passado, mais de 300 mil pessoas. Eu entrei como head desse projeto. Então, na praia, ele é um super desafio. Eu topei entrar, porque a gente estava, aí o, na praia tinha sido o primeiro evento Lixo Zero do Brasil e a gente estava com a super meta de transformar o maior evento Lixo Zero do mundo. E, uhum. meta dada, meta batida, 2018, uhum. na praia foi o maior evento Lixo Zero do mundo, reconhecido pela Silver uhum. Waste International Alliance. É, uhum. A gente foi aí falar sobre o evento em vários lugares do mundo, inclusive no Web Summit do ano passado, uhum. e em 2019 a gente repetiu o feito, só não conseguimos superar nós mesmos uhum. em 2018, então a gente continuou sendo o maior evento Lixo Zero do mundo. Foi aí uma grande vitória, além de transformar o evento, que era só show e balada, em um parque temático, que foi aí a minha grande vitória, meu grande objetivo, uhum. trazer Uau. players nacionais e internacionais. Pra você tem ideia, agora em 2019 a gente trouxe Inclusive, arquiteto engenheiro da Disney e da Universal Studios para conhecer o nosso espaço. Então, foi Uau. sensacional. Eu saí agora esse ano já com uma outra virada, focando um pouco mais aí na consultoria e uhum. em inovação, que são as coisas que eu mais me apaixono, assim, adoro. Uhum. Uau! Então, você tem uma experiência internacional aí nessa área de produção de eventos e, principalmente, eventos que estão... É, alinhados com tendências de consumo, tendências da juventude. E, e aí a gente hoje é, programou essa, essa conversa para que a gente pudesse trazer, é, com base em dados, né, as tendências assim, as, os fatos sobre as tendências que estão acontecendo nesse momento é, de. de de uma pandemia internacional e, uhum. e a gente espera com isso, né, é, trazer assim um, uma noção para o empresário, para o pequeno ou grande empresário que, que esteja meio que tentando navegar nessa tempestade, né, uma uhum. noção de para onde esses ventos estão apontando, né? Assim, uhum. eu acho que isso, isso é uma a, a informação que você vai trazer para gente tem um valor imenso porque se você não sabe para onde esses ventos estão apontando, você está realmente à deriva, né? Então com certeza. É, então o, o que que o que que você já conseguiu reunir, né, da, da sua pesquisa é, para essas tendências que que essa vamos dizer essa pandemia está é, precipitando, né? Você disse que tem muita coisa que já estava para acontecer e que agora a tendência é elas acontecerem mais rápido, né? O que, que seria isso, Fernanda? Tá, vamos lá. A gente tem aí várias tendências, sendo falado por vários players diferentes em diversos setores. Eu costumo sempre cruzar essas tendências, tanto as tendências apresentadas aí pelo mundo empresarial como pelo mundo da moda. É, eu vejo uma transversibilidade incrível, como todas se confluem ali em algum momento. E aí eu acho que é legal a gente apresentar as tendências que antes da crise já estavam sendo ditas como as macro da década, e a gente vai fechando para o que está acontecendo agora. Fica muito evidente como o que está acontecendo agora não é uma grande surpresa por conta da pandemia e todo mundo está mudando a vida de, do dia para a noite. O que a gente está fazendo é acelerar, muita gente fala que é catalisar, mas a gente está acelerando o que já estava mapeado para acontecer. E eu vou apresentar aqui, inclusive, vou mencionar. Tem um estudo que ainda tá, não existe nada de mais novo um, eu fiz um relatório, montei uma apresentação, falei aí para algumas pessoas sobre essa questão de tendência No finalzinho de 2018, e isso ainda está super atual Tem várias outras coisas aqui, né? eu estudo diariamente Ainda ontem à noite eu pedi uma atualização para a galera que trabalha com tendência aqui no Brasil Soltei lá um, um story pedindo, gente, o que, que tem? Para ver se tem algo de novo que eu ainda não tenha visto nessa semana Porque isso é algo que eu acompanho praticamente no meu dia a dia é tudo que sai e e aí é, quais seriam assim essas tendências que o, o pequeno empresário brasileiro tem condição assim de de alguma forma é, se adaptar até por uma questão de sobreviver né às vezes ele tinha um produto ou tinha um carro-chefe né ganhava dinheiro com coisas tipo eventos e tal e aí é, de uma hora para outra isso não funciona mais mas está é, vendendo máscara de está vendendo máscara é, de todo tipo de todas as cores etc e o cara pegou e, e, e reconverteu a, a operação dele para isso às vezes não tinha nada a ver com isso né ou foi começar a fazer é, é, respirador ou o óleo como é que é o, o álcool em gel e, é, então a gente está vendo essas histórias assim de todo de todas as fontes né o que que Isso. o que que você o que que eu é que que eu vejo assim é, a gente nesse nessa questão de crise esse era inclusive o último o, o último ponto que eu ia falar mas embora que a gente já acelera nele agora é, em tempos de crise a gente tem que olhar qual é a necessidade das pessoas essa já é uma tendência global para os próximos 10 anos e muito, muito forte para os cinco anos A gente que trabalha com experiências Quem sempre olhou para user experience Já trabalha com isso há muito tempo Que é olhar qual é a necessidade, a vontade O desejo desse seu usuário Agora, mais que nunca Só sobrevive quem está olhando para a necessidade E as necessidades são gêneros de primeira necessidade É como você falou É o álcool em gel É a comida congelada em casa É o papel higiênico, é a máscara Então, a gente tem no, Na própria Moai que é o ecossistema de empresários do qual eu sou mentora, né? Eu sou mentora uhum. do conselho, de um dos conselhos da Moai. A gente uhum. teve alguns empresários que trabalham com é, camiseteria fábrica de uniforme. Já entrou na fabricação de máscara e do do jaleco ali, né? De médico que pode ser usado em cirurgia. A uhum. gente vê aí isso sendo usado também, além da questão de sobrevivência, como uma questão já de marketing, de marca. Por quê? Porque o empresário ele tem duas frentes, ele tem que vender e ele tem que construir a marca dele. Ele tem que trabalhar, trabalhar essa questão do propósito. E tem momentos, Natal, Natal é um momento de venda para o, para o varejo. O varejo vende, vende, vende ninguém nem trabalha muito marca. O negócio é varejão mesmo. O que acontece? Tem momentos em que você tem que trabalhar o seu conceito, a sua marca, envolver o seu cliente, trabalhar aí a preferência, trabalhar o awareness da sua marca, o conhecimento da marca e a sua preferência. Muitas clínicas de estética, por exemplo, ou elas têm que fazer o adiantamento de vendas, se você não quiser mudar o seu ramo, você faz adiantamento de venda monta pacote que vai ser válido até o final do ano que vem, pacote que vai ser válido até três meses depois de, da reabertura, desse segmento no mercado aí pós-crise. Uhum. Então, ou você se adapta vendendo esse produto que é um gênero de primeira necessidade, ou você é, adianta as suas vendas se você precisar de se capitalizar muito urgente. Obviamente tem a questão de empréstimo, né? E tem algumas linhas especiais, mas enfim, tem gente que não cogita essa questão de empréstimo ou pode ser um bom momento também para você trabalhar a sua marca. Um exemplo de uma clínica de estética aqui em Brasília. Ela converteu o material que tinha para fabricar o tecido que cobre as macas, esse tipo de coisa, para fabricar máscara e está fazendo doação aqui no DF, criou um super movimento, aí eles tinham um insumo para 16 mil máscaras, mas outros empresários entraram, é, a sociedade mesmo, a comunidade, fazendo doação e eles já estão aí para mais de 60 mil máscaras na confecção e na doação, engajando voluntários. Ninguém, nunca nem tinha ouvido falar nessa clínica, poucas pessoas, e agora é uma clínica que está muito conhecida. Então, uhum. se a gente fosse contabilizar isso em termos de investimento de marca, de impulsionamento, que seria necessário Instagram ou alunos em televisão, enfim, é, é um... conseguiu reverberar aí um investimento altíssimo em ganho de marca, sem necessariamente uhum. colocar dinheiro, né? Foi uma forma uhum. que a pessoa, que, que uh, o empreendedor conseguiu aí uh, reverter. Então, é entender o que, que você pode fazer. Olha agora... ótimo exemplo, hein? É, muito legal, né? Então, isso de é um trabalhar case... com a marca. Na Moai, eu tô acelerando. Muita gente está focando agora em trabalhar a marca, né? Uhum. Então, além de inovar o seu produto, vê se o seu produto é gênero de primeira necessidade. Ok, eu vendo açaí que não é gênero de primeira necessidade. Poxa, mas vamos lá, qual é a necessidade que o seu cliente tem? seu cliente tem necessidade de ter um pouquinho de lazer às vezes. Será que você não consegue vender esse seu açaí como algo que possa dar esse lazer para ele? Apresentar o seu produto de uma forma diferente? Então, você estudar um pouquinho da experiência que o seu açaí traz para posicioná-lo no mercado, para fazer um contato. As pessoas estão tendo muita necessidade de conexão hoje em dia. Né? Então... É, o, o empresário, ele tem que precisar, se ele conseguir se conectar com os clientes, porque quê? Tá todo mundo isolado. Antigamente, uhum. quantas vezes o pessoal falava com a família? Eu não, não, não falava com a minha família toda, toda semana. Minha família, assim, as tias que moram em outros estados. Agora, uhum. duas, três vezes na semana, tem uhum. lá todo mundo fazendo call da família inteira. Porque a gente está tão isolado que essa necessidade de conexão aumenta. Será que não está na hora de você trabalhar com o seu cliente via WhatsApp? Mandando uma mensagem perguntando como ele está oferecendo o seu produto? Então, assim, essa necessidade de conexão, ela também abre um caminho aí para você conseguir trabalhar com o seu cliente engatilhando essa proximidade. É a abordagem H2H. Eu já hum. tenho... Tem um tempo que eu falo, ah, B2B, b c gente, a gente vai ter que esquecer isso tudo. Porque uhum. agora é humano com humano. Mesmo uhum. as grandes marcas, a Google já faz isso há muito tempo, a Apple também. Você tem um linguajar, quando você fala com o seu cliente, você tem um linguajar mais informal, mais humano mesmo. Não é prezado, senhor e etc. Você vai, oi, tudo bem, como é que você tá? Né? Então é uhum. diferente. Isso, isso, as pessoas estão precisando dessa conexão. Com tudo aí, todo mundo isolado, né? E é, outra questão que a gente fala, acho que a essa altura do campeonato as pessoas já devem ter se adaptado, é a questão do trabalho remoto, de conseguir uhum. ser, é, oferecer os serviços online, você mostrar o seu catálogo, mostrar o seu portfólio, mostrar o que você pode fazer online e desenvolver uma logística de entrega que tenha aí uma, uma segurança de saúde. né? Então a vigilância uhum. sanitária em algumas cidades até já colocou alguns protocolos mas é máscara, luva, enfim, tentar entender quais são os protocolos da sua cidade e garantir aí esses padrões mínimos de segurança alimentar, enfim, segurança de serviço mesmo. Uhum. Acho que de primeiríssima necessidade é isso. Uhum. Tentar ver o que é essencial. Quer um outro exemplo? Por favor. É, eu vou falar da R2 Produções, que é a produtora, que é dona do Na Praia, Festa Surreal, que é a festa mais premium do país, reconhecida, Aham. reconhecida Ótimo. como a festa mais primo, é, enfim, e outros eventos. É, um, é uma referência Pode. ótima, porque quem trabalha com, com eventos, né, quem está quem acostumado a, a, a realmente se monetizar com a presença do cliente, precisa deve não ter ideia do que fazer, eu realmente não, não faço ideia. O que, que esses caras conseguiram descobrir num momento assim? Vamos lá. Eu vou dizer um pouquinho de como eles estão se adaptando. Grava essa palavra, adaptabilidade. Ela sempre foi uma palavra muito importante, mas agora, mais que nunca, nessa próxima década, adaptabilidade vai ser a palavra. E falando em adaptabilidade, eu dei uma palestra com o Will Contoyanes, que é o CEO do Grupo R2. Dei antes de ontem, esses dias. A gente falou muito sobre isso e, obviamente, sobre R2. né? Acabei de sair da empresa e ele é o CEO. E, enfim. Que, que, como que as empresas estão se comportando? Obviamente, os eventos foram ou cancelados ou suspensos. Eles começaram a criar aí um projeto para trabalhar muito forte a marca da R2. Tem um projeto que já estava engavetado. É um projeto que eu tenho uma paixão gigantesca, porque a gente, quando vai vendo nascer né, e fazendo aqueles primeiros cuidados, que é o Fome de Música. E é um projeto que agora tá veiculando lives de vários é, artistas. Teve do Jorge Matheus para citar, né, com o fome de música, e diversos outros. E o que acontece? Eles estão arrecadando dinheiro para doação de alimentos. O, obje o objetivo é acabar com a fome no Brasil pela música. E aqui, uhum. no, na praia, a gente já tinha feito isso. No ano passado, a gente arrecadou mais de 160 toneladas de alimento para ser doado. Isso equivale a alimentar aí por quatro, cinco meses é, as pessoas em necessidade do DF. Então uhum. a gente arrecadou isso e o fome de música está arrebentando. Eu não estou acompanhando os números aí diariamente, mas eu sei que eles estão aí com arrecadação super alta. O que, que eu fiz? Se, tá? se eu não Diga. me engano, eu, eu até peguei uma live dessa do Marcelo Falcão. Que... Foi! Pois é, agora eu... que eu entendi o que, que se trata o fome de música, eu achei que era algo da uma iniciativa dele. Mas, ah, tá. mas que incrível então assim é, você tem um, um caso de um evento um evento tipo uma festa e tal que está é, aproveitando o momento para é, investir na marca ao mesmo tempo que mantém aquela grade de evento de live de é, artistas ao vivo né e exatamente. quem poderia imaginar exatamente é e, e o que, que eu acho que isso já é um protótipo também tá, são duas coisas que estão em voga nessa questão. Primeiro a R2 já está se reinventando, então, tudo em várias das empresas que são mais criativas é focado na experiência do cliente e no propósito da empresa. Então, seu propósito o que você quer fazer e o que você oferece de fato para o cliente. Eu não ofereço música ao vivo para o cliente, o na praia nunca foi isso. Na Praia sempre foi uma experiência encantadora, um sonho acordado, é, interação com outras pessoas, ajudar o próximo, dado que quando você vai na praia, na praia é o evento do Brasil aí que está de acordo com todos os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Então, assim, é, é, é algo que mexe muito com a consciência, a presença da pessoa. Então, você tem que se adaptar, adaptar o seu produto para isso daí. Como que a R2 vai poder continuar vendendo diversão sem ser por meio de uma festa, um evento com alguém? Agora ela está conseguindo ajudar aí, é, o Fomo de Música tem a parceria da R2 e de diversas outras produtoras, tá? Então uhum. a R2 pegou o projeto e angariou aí vários outros parceiros nacionalmente. É legal citar. Uhum. É, mas como que vai conseguir, de repente, monetizar isso? Será que é, a... Os artistas também não vão conseguir vender shows que sejam mais imersivos e que sejam, de repente, que possam transcender a plataforma. Eu gosto muito de cruzar as coisas. E você trabalha com gamificação, eu acho isso legal. Eu gosto de cruzar o online, o evento online, mandar algo presencial para a pessoa que ela vá usar na reunião comigo. E isso, isso é o um primeiro passo para uma gamificação. A gente fez isso uhum. na reunião passada da Moai. Tipo Na hora de começar a reunião, todo mundo recebeu em casa o lanche da reunião, então o que, o que precisaria, isso já foi super legal. É, e eu quero assim, mandar, inclusive, uns passo a passo de dinâmica. Enfim, a gente uhum. vai, vai dar uma criada. E eu acho que às vezes é isso. Às vezes os artistas agora, a gente não sabe quanto tempo vai demorar o isolamento, ou se vem uma outra pandemia aí na frente. Então, é legal que essa reflexão já está acontecendo para pensar em outras formas de você vender esse entretenimento, essa diversão nas condições que forem dadas, né? Algo como a Genial, gente tá, por Fernanda. exemplo. Genial, esse, isso é uma coisa que, que eu nem poderia imaginar, é, mas é perfeito porque é exatamente um, uma forma de você é, integrar todas as pessoas no mesmo ritual, às vezes celebrar tomando aquele mesmo aquela mesma bebida né vamos dizer assim e entrar numa mesma frequência cerebral estando onde estiver né isso é é, é a prova de que o, o é possível assim as pessoas se conectarem por, por meio desse desse alinhamento né? dessa sintonia com a mesma ideia e que a, a distância geográfica ela, ela não é uma barreira é, de, de, de modo algum, né? Hoje em dia. Mas continua, por favor. É isso aí. É, vamos lá. Essas aí já eram as últimas coisas que eu ia falar que já ficavam um passo a passo com o dever de casa para o pessoal que estivesse vendo. Mas é, eu vou explicar um pouquinho do que eu vou falar, tá? Sempre adaptabilidade, eu já falei. E a gente vai ver aqui toda hora quando a gente fala. Desde a futurista bambambam americana até aqui... Umas, as organizações do Brasil que vão replicando esses conteúdos de tendência, como o Crescimento em Hábitos, é, todas, tudo que se fala, você vê como a adaptabilidade é algo que está transcendendo tudo isso. Eu vou falar então um pouquinho das macro tendências que foram ditas para a década, algumas, porque às vezes você pega relatórios de tendência que tem para lá de 50 tendências, então eu vou pincelar algumas e a gente vai vendo como tudo se encaixa, tá? Tá. É, desculpa, gente, eu acho que eu acabei é, é, confundindo a Fernanda e fazendo ela inverter o processo dela. Mas, no, se, se necessário, a gente corrige, dá uma gambiarra aí depois, né, Fernanda? Não, tá tudo bem, eu adoro, é bom que fica mais orgânico, o negócio é bom assim mesmo. Se a, se a necessidade, se a curiosidade veio antes, a gente fala, simbora. <risos> e tá, aqui a gente faz ao vivo, tá de boas. Então. Então isso que você vai falar é o que você chama de tendências mediatas. Olha, eu nem sabia que existia uma palavra mediata, mas, mas quer dizer o quê? É, de médio prazo? Vamos, é mais ou menos isso. Eu vou falar das macro tendências da década, das tendências mediatas, que são de médio prazo, colocadas aí como até 2025. Eu já dizia que achava que ia ser até 2022 e a gente está vendo que tudo foi acelerado pela crise que está acontecendo agora e as imediatas, que são as que a gente está precisando de ver na crise e logo no pós-crise, a mudança que a gente vai ter que encarar, tá? Vou começar aqui. Eu cito várias fontes, acho que a gente pode colocar no final ou você coloca no, né, para o pessoal ver escrito aqui embaixo algumas das fontes, se as pessoas quiserem, das consultorias, enfim. Então, as macro-tendências da década aí que foram colocadas. Primeiro, o borro. O que, que é boro? Essa é uma tendência muito forte que a WGSN, que é a maior consultoria aí de tendências global, colocou. É a, a parte de você reaproveitar, reutilizar as coisas que já existem. É esse mix, como que você reaproveita. E eles dão esse nome de boro porque na moda isso vai estar tá muito claro, eles acreditam que a gente vai ter uma tendência de usar patchwork, que é você emendar tecidos antigos. O que acontece? A gente falou muito de sustentabilidade aí nessa última década, especialmente nos últimos cinco anos, mas a gente fala de tecidos mais sustentáveis, de empresa mais sustentável, mas a gente vai precisar não só do tecido mais sustentável, a gente vai precisar de produzir menos tecido, mesmo que ele seja sustentável. Então, é, isso vai acontecer em tudo que é processo de empresa. A gente vai ter que dar uma enxugada melhor nos processos, a gente vai ter que fazer tudo isso. E a gente está vendo isso ao vivo e a cores agora no meio da crise. Como é que a gente está tendo que trabalhar essa questão da eficiência em tudo? Então, uhum. eu, por isso que eu gosto de cruzar. Porque se, se a WGSN, que é a maior consultoria, chegou a construir... Isso daqui, construir uma tendência com este nome, é porque isso se aplica em vários setores antes dela chegar a ser construída e apresentada. E está muito, hum. muito claro e evidente, a gente se preparar porque O que começou vai acelerar mais firme ainda nessa década, tá? E, e essa tendência, ela já, já se fez presente logo na máscara, né? A gente viu aí como que, como que isso fez explodir um... Né, um... Um movimento de costureiras, essas coisas, né? Agora, eu conheci essa palavra como upcycling. Isso também é upcycling, Fernanda? Também. É porque o upcycling, a gente olha muito para a questão de... O upcycling é um aproveitamento geral, mas com um viés de, ai ah, é preciso ser sustentável, vamos atrás do upcycling, fechando a economia circular. O que uhum. essa tendência boro que eles colocam significa é que não é algo só da sustentabilidade agora. isso vai ser necessário, vai ser demandado. E a gente vê agora como isso, isso foi algo emergencial. Por quê? Faltou matéria-prima para fazer máscara. As pessoas estão usando tecido de roupa para fazer máscara. Então, esse tipo de reaproveitamento, de cruzamento de necessidades, de eficiência, ele já está acontecendo. Sim. Não só por conta da economia circular. A gente está vivendo uma situação em que falta matéria-prima para várias coisas. Acho que é mais ou menos isso. É de tudo um pouco. Está vendo como tudo se mistura, Rodrigo? É, é verdade. Eu acho que o boro é uma, uma palavra que vai transcender esse, esse universo da moda, né? do têxtil para tudo né? é. da, daqui para frente. Com certeza. Aí tem também a parte das escolas mais íntimas. O que, que acontece? O que, que é isso? Mais personalizadas ainda. É, todo mundo no seu celular, então as pessoas tendem a ter as escolas de ensino aí, mais pelo celular e com uma experiência mais personalizada para a sua necessidade. É, a gente vê aí o movimento de solidão, as pessoas se sentindo isoladas e a crise foi aí um super protótipo do que o mundo já está reservando para a gente, e como que é necessário essa questão do trabalho mais íntimo. Por quê? Você só reproduzir o seu ensino à distância no computador, o mesmo ensino que a gente vê hoje muitas vezes é a pessoa dar aula pela câmera, mas não é um tipo diferente de abordagem, não é com gamificação diferente, não é transcendendo ali a realidade aumentada com a realidade física com o virtual online. Então, isso tudo vai precisar muito de ser trabalhado, quando, quando a gente fala. E, em consequência disso também, a necessidade de conexão. Então, tem que ser algo personalizado para a pessoa conseguir aprender, mas ela também precisa de se sentir ouvida, ela também precisa de, de, de ter um, um toque, essa questão do H2H, esse toque humano, ele tem que ser muito presente. E ele uhum. vai se aprofundar aí, é algo que a gente tem que terminar a década já total dominando. Uhum. Aí tem uma tendência que é muito engraçada, entre aspas, da moda que é o vestir-se para acima do teclado, do nível do teclado. Então, embaixo, e eu vou dizer para vocês, eu estou de short. Uhum. <risos> Aqui eu estou formal de manga comprida e embaixo eu estou de short. Uhum. É, a gente vê essa tendência já como um todo de ter ambientes criativos. Eu cito a Google, que há uns 10 anos, já tem um ambiente mais descontraído, mas agora a gente... A gente já tinha isso meio que lançado como uma tendência... Eu falo que não é só de moda, é de mercado, porque muda o comportamento das empresas e agora mais que nunca, com o home office, a gente já falava, a gente já previa que ia ter mais home office, mas agora nessa emergência, agora é que está assim mesmo. Então isso é outra tendência aí, prospectada para vários anos que já está acontecendo. Isso é, muda então... o comportamento de consumo, isso muda tudo. A indústria calçadista vai ter que vai ter que correr atrás dessa, né? Correr atrás de calçados confortáveis, antes de tudo, né? E, é. e aqueles calçados de trabalho, salto alto para para para né? É, o escritório, para o ambiente da rua, para né? Causar aquele impacto, isso aí isso aí vai ficar no armário. A tendência é essa. Eu, a tendência é diminuir isso bastante, com certeza. Acho que nos últimos anos isso já aconteceu muito, né? E a gente vê, eu ia, eu lembro, até na própria UNB, dependendo do curso, do lugar onde você ia, metade dos alunos estavam de terno e gravata, porque o estágio exigia uma reunião ou outra. Hoje em dia a gente já vê isso como maneira muito mais leve dentro das empresas, até na UNB, é um ou outro que está de terno, assim, eu fui lá recentemente e observei isso. Então, enfim, acho que essa é uma tendência que realmente veio para ficar e isso pede inovação das empresas, é o que você falou. É, então, é a indústria de calçado pensar em coisas mais confortáveis, é migrar para outros setores, é tentar trabalhar o marketing com uma moda, com outro objetivo, enfim. Tem várias coisas aí que eles têm que pensar, né? É uma tendência muito grande e é da WGSN, tá? Como tendências gerais. É comida congelada. E essa tendência de comida congelada, a primeira vez que eu vi o quê? Mas ela, ela fala, ela grita várias coisas. A gente, na própria Ambev, já se falava um pouquinho de saudabilidade em 2009. Mas entre falar de saudabilidade e, de fato, entregar saudabilidade, é, tem um gap gigantesco. E as pessoas elas querem sim coisas mais práticas, elas estão sim in minimal e tem essa tendência a querer comida congelada, coisas prontas que sejam fáceis, mas que já contenham aí todos os nutrientes de maneira equilibrada. É, eu não acho, como muita gente acha, que vai virar comida de astronauta. Cozinha de astronauta, não acho que seja isso, mas a gente já vê hoje muita gente que toma whey protein todos os dias, que vive com uma suplementação bem forte. Então, assim, eu entendo isso como, eu vejo isso como sendo extremamente factível. E é, junto com isso, vem as tendências muitas vezes, elas vêm, elas vêm polarizadas. Você tem o um movimento de vacinação, você tem o um movimento contra a vacinação. Você tem. Então. Quando isso fica muito gritante, eu também vejo aí o mercado respondendo, pedindo muita comida natural, pedindo, querendo se envolver. Acho que quem for fazer comida vai querer fazer a sua comida, vai ter esse envolvimento muito maior aí com a ancestralidade da comida, é, com tudo isso que existe quando você confecciona a sua comida, esse, a comida afetiva. Então, eu acho que vão, vão caminhar juntos aí, a, o pessoal vai se distribuindo para essa questão mais prática e porque é mais afetivo. Mesmo a mesma pessoa, ela pode ir transitando entre esses dois. Você pode ir me interrompendo, tá, Rodrigo? Tá bom. <risos> Adoro interrupções também, não se preocupa. Não, não precisa então, de ficar apreensivo. É, já que você me deu essa deixa, você acha que existe aí uma tendência de mudança da, do nosso modo de habitação? Né? Porque uma coisa que, que eu tenho visto é a, a, a revolução no uso dos espaços, pelo, pelo, seja pelas empresas, né? então, assim, muitos escritórios estão deixando de existir, estão virando co-working, estão virando home office, né? empresas funcionando 100% via home office, e aí eu percebo, bom, se todo mundo for, for morar sozinho numa kitnet, eh, acaba que todo mundo vai gastar mais, né? isso é uma, uma coisa que né, não é nenhuma novidade, e aí tem muita gente também, é passando para os colivings, né? Você alguma grande empresa de tendências tem algum dado sobre isso que você tá acompanhando? Vamos lá. é de eu não sei te dizer quantos anos atrás, talvez uns cinco anos atrás, veio esse boom mundial, ah, o coworking vai ser tudo, o coworking vai mudar a coliving, etc. Agora ninguém tá apontando nem pró, nem contra. Ninguém está gritando isso no mundo. Eu acredito que, primeiro eu pensava nessa questão de habitação, ah, as pessoas vão ficar cada vez mais em apartamento e etc. Mas com essa crise agora, que as pessoas estão enfurnadas em cubículos, tem muita gente, eu tenho, eu conheço duas amigas que moram em apartamento e alugaram casas, uma conseguiu alugar uma em Pirinópolis, foi para Pirinópolis, e a outra alugou uma casa num condomínio aqui em Brasília para ficar um mês e meio. Uhum. É, durante aí esse tempo de confinamento. Então, talvez tenha isso daí na questão da habitação, essa migração, assim, as pessoas reconsiderando estar em casa, uhum. né, nesse momento. Em relação às empresas, o que, que eu acredito e a gente vê aqui nas tendências também. Eu vou falar um pouquinho mais à frente, mas já pincelo agora. É, com a eficiência que as pessoas estão atingindo agora no home office a tendência é que as empresas tenham mais funcionários em home office. É, eu acredito que tem empresa que hoje tem estrutura física, que vai ver que não precisa da estrutura física, que vai conseguir ali se enquadrar em um coworking, em algumas horas de coworking, em algo nesse sentido. O colírio, ele está crescendo aqui em Brasília, né? É, só que agora na crise, o colírio, por exemplo, que eu tenho mais proximidade, que fica no Lakeside, na crise, ele também não está podendo funcionar muito. Então, eu não sei até que ponto isso vai ser facilitado ou não. Mas, por outro lado, como a gente vê na China, por exemplo, quando eu falo das vilas que existem na China, as vilas que existem na China, elas são grandes co livings né? Uhum. São, são, são parques tecnológicos onde a pessoa pode fazer absolutamente tudo. É uma vila. Então, é, eu acho que já... isso... Que isso, que isso é uma grande tendência. É, com certeza, é uma tendência é, e, e, e que talvez vindo da Ásia, nesse sentido, né? Uma tendência que começou lá nesse, nesse porte de, de estrutura, né? Que eu, não, eu, pelo menos, não sei de nada nessa linha do lado de cá, exceto os campos universitários, né? Que, que já, já existiam, mas de uma época diferente, né? Com certeza. E aí, vamos lá. Outra tendência que a gente está vendo agora acelerada é a tendência dos micro microrobôs. Ela é chamada de pequenos navegadores também. A gente já vê robô até para faxina de casa, enfim, vários equipamentos eletrodomésticos. A gente vê cirurgia sendo feita por vídeo, então alguns robôs que operam dessa forma, mas o que eles estão aí para desenvolver é, a ser usado, com certeza na estética, isso já vai ser usado de maneira muito rápida São robôs para entrar dentro do organismo e fazer um drug delivery Então, levar algo para alguém Existem aqueles implantes que são muito comuns para anticoncepcional, algo nesse sentido Mas aí seria algo mais ativo mesmo Um robô que vai lá, faz uma coisa e sai é, então, tem muitos estudos já super avançados. A indústria já está começando a fazer isso em teste. É, não é algo que a gente escuta muito, mas sim, já está acontecendo. E essa é uma grande promessa e é da década. Agora, como tudo está acelerado, quem sabe vem aí um pouquinho antes, né? Essa eu estou fora. <risos> essa aí, não sei eu quero. É o um medinho, né? Dá o um medinho. <risos> e aí. Tem uma que, enfim, essa dá um nozinho na cabeça. A gente trabalha, quando você trabalha com o evento, quando você trabalha com experiências do cliente como um todo, tem o som do ambiente, a iluminação e a fragrância. O cheiro do espaço é algo que influencia muito na experiência. E eles já estão aí há alguns anos de, é, tentando desvendar uma maneira de fazer fragrâncias digitais que você de fato consiga entrar no site, apertar um negócio no computador e sentir uma fragrância. É, tecnicamente, eu não sei, eu já vi vários testes, mas testes que você pegava equipamentos que já, que já vinham com tipos diferentes de fragrância combinada e tentava montar uma fórmula, mas não sei qual é a parte quântica que eles estão usando nisso, mas essa é uma tendência muito forte e é uma promessa aí para o final do ano da gente conseguir sentir fragrâncias de maneira digital. Uhum. Isso, é muito interessante quando a gente fala de experiência como um todo. Todas essas outras tendências que a gente fala aí no mercado, de criar experiências que sejam online, que mexam com vários sentidos, né? Tanto para o futuro, como elas digitais, como para agora mesmo. Às vezes, quando você mandar algo para o seu cliente, você tem que investir na sua fragrância para o seu cliente. Às vezes, uhum. se você for fazer algo online e for mandar uma bebida, mande uma bebida e um cheiro de linguiça. Vou for para assistir um show, uhum. sei lá. Enfim, tem... É algo que precisa de ser pensado. Eu sempre gosto de trazer para o presente também, sabe, Rodrigo? Assim, é, sem dúvida, que... é, sem dúvida, os, os ah, quem quem explorar melhor os sentidos num momento como esse vai se destacar. Não tem com, com certeza. Concordo demais. Vamos lá. Então, eu vou falar um pouquinho aqui. Das, essas são as mais as tendências mais gerais. Né, Para a década toda Eu vou falar um pouquinho das que tem, já tinham E que estão muito evidentes agora Eu gosto de falar por quê? Porque é uma forma da pessoa se atualizar, se conectar E ver o que ela pode fazer, tá? Então vamos lá A é, abordagem centrada no usuário Eu já falei um pouquinho do design de serviço a gente tem que pensar nas pessoas em primeiro lugar A gente tem vários tipos de dado As pessoas estão cada vez mais imediatistas Você fala uma coisa, você mostra um preço Ela entra na internet e vê os preços em outros lugares Você tem que abordá-la de uma forma muito personalizada Para você não perdê-la Então você tem que tentar entregar o valor de maneira bem personalizada Para esse seu cliente Bem segmentada E a gente tem aí é, informação, dados sobre os clientes de maneira a conseguir desenhar uma experiência aí mais personalizada, sempre pensar nessa experiência, no sentido, no sentimento, na vontade do cliente. É, mais ou menos junto com isso, vem o amor pelas marcas. O que, que é esse amor pelas marcas? Né? Acho que ele vem quase como uma consequência de quando você coloca o seu cliente na frente. O amor pela, pela marca... É porque as pessoas adquirir produtos, está muito fácil. Adquirir produto, na internet, você vê o preço de vários. Então, quem é que vai ter esse cliente? É, é a marca que consegue desenvolver o amor, os, os seus lovers. E aí, as pessoas, elas precisam de ter um propósito muito claro. Elas precisam de conseguir, quando você quer que alguém se apaixone por você, você precisa de conquistar essa pessoa, concorda? E não é só você colocar uma roupa bonita que você vai ter, se arrumar, você vai conseguir um amor de uma noite. Então, se você quer desenvolver um relacionamento com o seu cliente, quer que a sua marca se relacione, você tem que ter esses gatilhos de compreensão. O seu cliente precisa se sentir apaixonado, atraído de várias maneiras. Pelo seu propósito, pensa que, seu, que, que você quer que ele te namore Você olha os valores da pessoa, a família da pessoa, ou seja, os seus fornecedores Se você não está envolvido com outros parceiros, empresas que estão com algum tipo de problema Ou atitude antiética é, Com a sua aparência também Tem que ser um produto que tem usabilidade Também não pode ser um produto Você vê o iPhone, as pessoas compram sendo muito mais caro Às vezes oferecendo menos, menos coisa do que outros telefones Mas ele é uma coisa bonita, ele é uma coisa apresentável então, para você desenvolver o amor, você tem que ser muito consistente com o posicionamento da sua marca, com o seu propósito, com a funcionalidade, com o que você promete. Então, eu, tudo que a é cliente meu eu falo, faça over delivery, entregue além. Não tem o dinheiro para entregar uhum. me, além, Fernanda? Prometa um pouquinho menos. Prometa uhum. um pouquinho menos que o que você está fazendo já vai surpreender. Então, uhum. é isso. Para as pessoas chamarem, quem não gosta de ser surpreendido? Né? por um namorado, por um parceiro, por um amigo, enfim, com uma surpresa legal, claro, né, gente? Uhum. Então, é isso. Uhum. É, esse amor pela marca é construído nos detalhes, tá? E, assim, é... tem eu, que correr eu... atrás. Eu ouvi de uma, uma amiga americana com quem eu, eu desenvolvi um projeto, um evento no Rio 2016, uma coisa que eu nunca esqueci e que são, assim, pequenas pérolas de, de sabedoria do, dos negócios ou de mercado da, né? que no Brasil a gente não conhece. Ela falou assim que no Brasil, nos Estados Unidos tem um ditado que diz que é, com um produto você faz milhões, mas com uma marca você faz bilhões. Né? Então, a marca é a alma do negócio e eu acho que nesse momento o a marca que tem uma base fiel, né, tem aquele aquele cliente que pô, é, ama a causa da marca, etc. Essa marca não, não vai ter tanto tanto dif, tanta dificuldade quanto uma marca que que é só entrega pelo preço, né, só entrega pela conveniência aquela conveniência fiduciária da coisa, né? E, uhum. Então, é, mais que nunca, a gente está vendo uma tribalização do, do consumo. O que, que você acha, Fernando? Concordo. Em gênero, número e grau. É bem isso mesmo. Porque o consumo vai ter aquelas pessoas que só olham para preço, mas aí quem só olha para preço você tem que vender muito barato para concorrer. E as pessoas que têm relacionamento com marca mesmo. E que você tem a tribalização. A galera que é fã da Apple, a galera que é fã do Android... A galera que é fã agora das tecnologias chinesas porque prometem tudo e fazem. Então, a gente vê isso muito claramente em praticamente uhum. tudo. Até em segmentação de evento aqui em Brasília também. As pessoas têm os que amam mais tal produtor, os que amam mais tal produtora de acordo ali com, com o temperinho que cada um oferece nos eventos. É isso. Uhum. Acho que essa tribalização é muito evidente é, e consequência aí, caminhando junto desse amor pela marca. E aí a gente chega e fala também da segmentação de uma única pessoa. Né? Eu falei um pouquinho antes quando eu falei de Pessoas na Frente, mas é isso, é você conseguir chegar na segmentação ali do seu cliente, de como que ele é. E oferecer algum serviço que seja específico para ele. Você não vai anunciar todo o seu portfólio, você vai anunciar o que ele costuma comprar sempre ou tentar fazer um upselling com algo que tenha a ver com o perfil dele, sabe? E aí você manda para ele aquela, aquela oferta por exemplo. E aí tem uma questão de evolução e não revolução. Isso é muito casado com a questão do boro, do patchwork. Você não precisa de fazer uma revolução em tudo, mas você vai evoluindo ali na sustentabilidade, na versatilidade, na longevidade. Então você não precisa de abandonar o passado, você não precisa de só fazer o, o, o upcycling de uma coisa, mas você tem que tentar mesclar o que tudo pode oferecer para você ser mais eficiente, gastar menos, ser mais sustentável, enfim, é isso. Então, é juntar o que tem de melhor do passado, mesclar com o do presente. A gente volta muito no passado hoje em dia. Agora, todo mundo ficando louco porque está isolado em casa, a gente está tentando voltar para as raízes em várias coisas. Tem gente que está querendo cozinhar, o que você vê quando você acompanha a rede social, o que você vê de post das pessoas cozinhando, fazendo, gastando fermento. É, teve até um supermercado, uma reportagem. Da Gabi, Gabi Gonçalo, ela fala muito de H2H, ela é sensacional, até com marketing digital, que é o que ela mais trabalha. Mas acabou papel higiênico e fermento em várias lojas, porque as pessoas estão resolvendo é. fazer o próprio pão. Então Aham. você vê como, como, como que, que vai despertando outras necessidades, né? Vai levantando algumas carências, enfim. É então, Fernanda, com base nisso que você falou, a gente poderia dizer que uma das tendências que a gente está vendo é assim: seria a hiperindividuação das pessoas. Vamos dizer, porque antes, quando você tinha que sair na rua, você era obrigado né, a, a, a dar uma, botar uma outra roupinha, tomar um banho, é, dar uma. Né, um, um, dar um tapinha, como você fala. E. E agora a gente pode ficar em casa sendo absolutamente nós mesmos. Se quiser ficar sem banho, né? Se quiser ficar de short, cueca. Eu eu é, eu tô tô agora só de havaiana, né? Agora eu só trabalho de chinelo. <risos> e, e ainda eu gosto de brincar que eu eu encontrei uma havaiana que tem exatamente os mesmos, não vou mostrar ela aqui, né? Mas tem exatamente as cores da minha marca, tem aquela bandeirinha da Havaiana, né, que que é também... legal. Então eu fico é, no meu branding né mas em casa de modo informal e é, e assim a gente agora está vivendo um momento onde onde a individualidade nunca esteve tão livre né por causa desse vamos dizer dessa privacidade física que a gente está se, se colocando né e e aí isso, isso significaria falar que a gente está num momento assim da, da longuíssima cauda longa, uma coisa assim, a, a cauda nunca foi tão longa quanto agora. Você é, concorda com isso, Fernando O que você acha? Eu concordo, sim, em vários, em vários aspectos. Acho que tem, tem bastante a ver com esses pontos aí que a gente, que a gente falou. É... É um momento, é um momento onde todas as tendências se cruzam, se tangenciam e se separam também, né? É, porque cada um agora está, tá, é, é, podendo se expressar um pouco mais, né? Ou, ou, enfim, menos menos contido por essas exigências sociais e, e tal, assim, de, de é. É, é, do mundo corporativo. Isso... Que existe. Eu, isso, isso é muito da tendência que eles apontam como a tendência do se vestir só daqui para cima as pessoas vão fazer o que elas são obrigadas a fazer de resto elas vão querer estar à vontade né e se comportando como for mais confortável para elas acho que é mais ou menos isso mesmo como é que você falou a cauda a cauda está cada vez mais longa é eu, eu chamei de cauda longuíssima né porque a é. cauda longa tendência do tempo de quando a Amazon tava aí, né? Como uhum. quer dizer, tá, ainda tá aí, mas quando tava é, sendo ainda era uma novidade e tal. E agora eu acho que que nesse momento a gente tá tá levando essa tendência ao limite mais extremo possível, né? Então, aí nesses limites extremos, é, passa a surgir um, um dizer assim, novos nichos de mercado que às vezes fossem visíveis, talvez agora eles estão é, se aglutinando um pouco mais e, e formando uma, uma massa crítica suficiente para as empresas perceberem esses nichos, né? de acordo com esse consumo individual que está acontecendo. Né? Tipo isso agora, cozinheiros, é, cozinheiros que estão é, procurando o próprio pão, será que isso vai... É, Será que vai surgir uma tendência de pessoas que estão experimentando novas coisas e novos fermentos, novas possibilidades, né, para essas experimentações, né? Enfim, coisas que sempre têm alguma, alguma algum vínculo com com gostos ou ou, ou comportamentos muito peculiares, né, muito individuais e talvez esse esse momento esses esses pequenos nichos ou tribos que não existiam estão nascendo agora. Seria... Bom, acho que é isso, mesmo quando a gente falou dessa tribalização, e a gente vai ter, sim, essa questão, esses pequenos nichos, esses micronichos, é, muito fortes. E, junto disso, pode parecer quando a gente fala um pouco contraditório, mas não é. A gente conversou sobre isso, acho que foi antes de começar a entrevista no nosso bate-papo, sobre multilocal a gente tem sim essa questão de incorporar hábitos de culturas distantes as tribos existem em lugares espalhados pelo mundo mas a gente vai incorporar hábitos de culturas distantes de culturas distantes e de realidades que não são as nossas para a gente por exemplo usar máscara né que usar máscara é, sei lá na China todo mundo já usava por conta de doença né, H1N1, essas gripes todas. Tem tribos, tem lugares que tinham isso como um, um ornamento. Enfim, então, várias coisas estão surgindo. Quem? Tem gente que está tentando criar máscara de tudo que é jeito, de tudo que é tecido, para ver algo algo da moda também. Então, esse é um, um pequeno exemplo. E a gente vê esse multilocal em estamparias. A gente vê esse multilocal com aquele lota, não sei se você sabe, um instrumentozinho de lavar o nariz na Índia sempre usavam assim, um instrumento uhum. muito antigo e é muito bom para quem tem Sinusite. Então aqui no Brasil teve uma febre desse lota e tem vários lugares do mundo. Então são pequenas uhum. coisas que são de um lugar e que as pessoas vão começando a incorporar. Não chega a ser uma apropriação cultural, mas é, tem essa questão aí desse sincretismo e isso pode ser abordado de uma maneira a respeitar a diversidade, sabe? Com valorização, não com apropriação. Então a gente vê, essa é uma tendência muito forte. Tem a questão de atitude e posicionamento, que é outra tendência, que agora está gritante, porque isso daqui eu falei há um ano e meio atrás sobre o posicionamento político. Ninguém vai conseguir, falei isso antes das eleições, ninguém vai conseguir fazer nada é, sem posicionamento político. Seu posicionamento político não precisa de ser político partidário, veja bem. Uhum. Mas é um posicionamento por uma causa. Você tem que ter o seu propósito. O seu propósito tem que estar alinhado com uma diferença que você quer causar no mundo. É, você tem que ter esse posicionamento claro. A gente vê é, marcas, deixa eu ver, eu escrevi manifestar suas posições políticas e opiniões por meio das marcas, em roupas ou em outros bens de consumo. Então, a sua marca tem que transparecer uma posição e tem aí de roupa, a gente já vê há algum tempo, de ter frases, de ter várias coisas que tem sim aí um posicionamento político e ideológico até muitas vezes. Mas as marcas elas têm que se posicionar. A gente teve alguns exemplos aqui catastróficos no Brasil em relação à crise de marca que se posicionou. É um posicionamento político você falar que certo grupo pode morrer, mas que os outros precisam de ganhar dinheiro. Esse é um posicionamento político. E isso foi causou um grande burburinho em relação a essa marca. Então, as marcas uhum. elas têm que ter posicionamento político, elas têm que entender aqui elas vieram o que elas, que elas querem fazer. E elas vão ter que mostrar isso. As marcas que a gente vê que estão aparecendo aí na mídia, que estão conseguindo se manter, enfim, elas estão com um posicionamento político muito claro. A gente tem várias marcas doando milhões, até bilhões, no mundo Aí para combater a crise. Isso é um posicionamento político. Falar que é um posicionamento político, assim, eu gosto de reiterar, não precisa de ser político eleitoral, político partidário, nem político ideológico. Mas é uma postura e que tem que ser muito consistente com a sua marca. Porque se você fizer algo inconsistente com a sua marca, com o que as pessoas buscam na sua marca, você vai sofrer, a sua marca vai sofrer com isso. Tá? É, e e esse... é só lembrar que só lembrar que ganhar dinheiro não é uma causa política, né, Fernanda? É é, é, é, é, não é, não é, e as pessoas elas querem essa conexão e todo indivíduo é um indivíduo político quando a gente fala, todo mundo faz membro de uma comunidade, todo mundo tem necessidades e a gente agora vê um momento em que a discussão Estado, liberal, não liberal, um momento que a gente precisa que algumas pessoas fiquem em casa e outras querem sair, a gente vê como que essa questão política é essencial a cada indivíduo. Né? Quem pode, quem não pode, porque eu posso, que ele não pode. Ele saiu, eu fiquei puto. Ah, eu não posso sair, eu fico puto. Então isso tudo é uma questão de acomodação é, política. Então eu, eu acho que eu acho que debater isso assim é extremamente educativo e, e necessário, né? Porque é, quando uma marca pega e faz uma declaração como essa que você exemplificou, é, uma declaração infeliz, né? A propósito ela está ela tá, é, verbalizando uma coisa que você uma marca nunca deveria fazer, que é, é admitir que ela não tem valores, ela só tem preço. Né? Se ela só está aí pelo dinheiro e, e a vida de ninguém importa, etc., ela está é. dizendo, olha, eu só tenho preço. Então, aí a marca perde valor porque ela perde é, valores morais. E aí o, é. o produto dela perde valor. é Assim, eu concordo com tudo que você falou, Agora, tem um pequeniníssimo detalhe. Por exemplo, pode ser que tenham marcas que isso esteja alinhado com a cultura da marca. Pode ser que exista uma marca que venda isso. A gente tem políticos que vendem isso e que tem vários seguidores. Pode ser que tenha uma marca que tenha isso. Agora, a questão dessa marca é porque isso não era alinhado com o conceito que ela trabalha. A marca trabalha um conceito de ser um local para família, um local para agregar todo mundo, um local... Então, foi completamente incoerente com o conceito que ela carrega. Mas uhum. é, pode ser que existam, sim, marcas. Eu posso te falar... Bom, não vou falar que não preciso de entrar na parte partidária. Mas existem, não só no Brasil, não só nos Estados Unidos, em outros lugares do mundo, é, movimentos que têm, sim, seguidores e que são completamente a favor de não ter... De, do, do mercado em si Da indústria, de não perder emprego Por mais que morra gente, enfim Mas que é de acordo com o discurso Com a essência, com o conceito que ele tem Então o que você não pode uhum. ser De forma alguma incoerente Sabe? Uhum. E a marca tem que ter esse cuidado okay. E normalmente quando a gente está no mercado atual Que não é só preço Normalmente as pessoas têm que pensar no âmbito mais geral, no âmbito de movimento de sentimento E faz muito sentido isso tudo que você falou né? É uhum. Completamente coerente De acordo com o que você disse Vou continuar aqui, tá? Uhum. Uhum. <risos> é, aqui eu não vou explicar tanto Que eu já acabei, acabei já falando Mas a questão da realidade virtual Muito além do entretenimento A gente tem que ter lá na medicina, na engenharia, na psicologia Isso eu coloquei como tendência Um ano atrás, o que a gente vê agora Já bombando A gente vê consulta é, Pelo celular A gente está vendo atendimento psicológico Minha análise agora é toda vida pelo telefone. Né? Então, assim, uhum. a gente já está vendo como a crise acelerou isso tudo. Tem a questão do conteúdo gerado pelo usuário. Isso já era uma tendência clara, mas agora, o que eu, eu coloquei isso aqui no relatório. Por quê? Porque agora isso é elementar. Você pode ser a Apple. Daqui a um tempo, a Apple ela tem muito conteúdo orgânico, mas eu não duvido da Apple precisar de ela começar a colocar os clientes falando Lá na plataforma dela, sabe? Então, esse negócio do seu envolvimento do cliente, seus clientes falando bem de você, é, o conteúdo gerado pelo usuário, essa democratização toda, ela vai chegar ao limite dela. A gente tem que, ela vai chegar no. Ela vai ficar saturada e, e você tem que estar no meio dessa saturação. No caso, né? Você, eu acho que você tem formas de se diferenciar, mas você tem que garantir que tem uma rede de usuário ali te aportando. A credibilidade se você pode falar o que for, se você não tiver a credibilidade de um usuário, de, ok, se você for B2B, seu negócio, de um B para você, né, do seu cliente, você não vai, assim, você não vai sobreviver, é um pouco drástico, mas a tendência é você ter uma dificuldade muito grande, tá? Hum. E aí, consolidação das moedas virtuais, acho que isso aí já tá né, está mais que evidente, a gente vê de várias formas, tanto nas fintechs, como nos clubes de fidelidade e de benefícios que existem hoje, porque você não deixa de ter uma moeda virtual também de benefício uhum. e de troca. Então, acho que isso agora, em termos de produto, consumo, é algo que tem que estar tá em tudo que é lugar. Só que isso tudo, além da adaptabilidade, eu sempre falo... De, eu sempre falo. Adaptabilidade e outras duas palavras. Autenticidade e eu falo de intuição. Por que autenticidade? Porque você tem que ter... Pode ser, a, a gente fica assim, ai ah, branding, eu fiz meu branding e tal. Você não pode fazer um branding. Você tem que fazer um branding, você tem que viver o seu branding. Você tem que transpirar uhum. o seu branding. Você tem que ter o, seu, o manifesto da sua marca, o conceito da sua marca. Você tem que ser autêntico. Primeiro, você pode fazer de maneira falsa? Ah, o mercado quer isso, vamos criar essa pessoa, vamos fazer isso? Pode. Mas quanto mais autêntico você for... Mais você estiver conectado, mais você vai conseguir transpirar isso para o seu cliente. Então, essa autenticidade e a coerência de discurso são essenciais. E eu vou falar da intuição para vocês. Uhum. A intuição, Rodrigo, o que, que faz várias pessoas com o mesmo QI, enfim, querer chamar como for, e um corpo de diretores, por exemplo, todo mundo com o mesmo relatório? E o relatório, muitas vezes, é algo extremamente empírico, cheio de dados, ele dá uma resposta, tipo um algoritmo, todo mundo tem um algoritmo na cabeça. O que faz a sua, a sua, a sua opinião, a sua decisão ser diferente da do, do, do algoritmo? Muitas vezes é a intuição, que a gente uhum. chama de inteligência, é uma forma de intuir, é uma percepção, é parar para perceber tudo o que está acontecendo. Tem, tem muito gestor de empresa que... Considera a intuição, do tipo a intuição, até a forma como os seus conselheiros reagem quando você fala uma coisa, a pessoa sente isso, sabe? Para tentar pensar quando falar esse tipo de coisa no mercado. Então, assim, a intuição, a gente tem que valorizar a intuição, a intuição de uma pessoa para outra é o que diferencia. Eu sou meio suspeita porque eu, desde criança, amo física quântica. É, olho para os conceitos de economia quântica é, Olho para tudo isso Então eu sempre tive um, um olhar muito aberto para isso E a intuição, para quem gosta de física né, Eles explicam fisicamente como um processo de física quântica mesmo uhum. Enfim, mas tem, tem até uma, uma frase que a própria WGSN coloca E eu coloquei aqui Números folhas relatórios podem ocupar a maior parte na tomada de decisões mas todas essas coisas podem ser manipuladas. Elas oferecem apenas parte da história. Quantas vezes você não já botou um gráfico de uma forma diferente? Você, ah, não, vou mudar essa variável, vou tirar essa variável daqui, que essa variável está deixando tal. Não, não, não, vou comparar com todo mundo junto. Ah, não, vou comparar só com cinco melhores, porque daí fica o um percentual maior. Enfim, então, dado é isso. Você realmente precisa de ter sensibilidade, de ter um olhar, uma visão um pouco mais aberta, holística, para conseguir chegar em decisões... É, melhores, mais assertivas, inclusive. Essas aí são as tendências de médio prazo. Eu acho que a gente uhum. vai precisar de uns dois encontros, Rodrigo, para conseguir passar isso para todo mundo, que as pessoas vão ficar cansadas. <risos> Bom, pode ser. O que você, o que você acha? Quer, quer deixar as tendências de longo prazo para um outro episódio? De longo, não, a gente já falou as de longo. Ah, Agora tá. a gente de tem que falar prazo. as imediatas pós-crise. É, eu vou falar aqui qual coisa você, você reajusta e coloca para passar em um outro episódio. Você pode mexer nisso como você quiser. Eu não me sinto okay. absolutamente perturbada com nenhuma delas, tá? Tá. <risos> tá tranquilo. Então, vamos lá. Essas aqui que eu vou falar é, são as que vão vir imediatamente após a crise e as da crise. Já falei um pouquinho né, das ações que as pessoas têm que fazer na crise. Mas sim, bora. É, vamos lá. No pós-crise. No pós-crise, eu peguei muito aqui da Amy Webb. Muita coisa do que ela falou. Está tudo muito de acordo com a, os pontos que já tinham sido levantados. tá? E eu vou falar aqui. Primeiro, a gente viu... O que, que essa crise mostrou para a gente? Que a gente não sabe sobre tudo. A gente pode fazer o que for. É, pode saber que os Estados Unidos vai invadir o Irã pode descobrir algumas questões na China e etc., né, de negócios, de investimento, mas a gente teve aí uma pandemia que ninguém esperava. e Mesmo quando começou, vários governos, vários estudiosos ignoraram. É, então, o que, que isso grita para gente? Mais uma vez, adaptabilidade. O que, que é adaptabilidade? A gente tem que conseguir agir em alguns esquemas, usando um pouco da intuição e dessa adaptabilidade, com pouca informação ou com falta de informação de maneira total. Então, a gente não, não consegue dominar todos os acontecimentos que, que estão por aí. A gente fala de tendência, mas a gente tem que estar muito preparado para se adaptar. A gente tem que ter essa fluidez, a gente tem que ser cauteloso muitas vezes para conseguir se adaptar. É, uma segunda questão que a gente já falou aí, um pouquinho vou falar até mais rápido sobre as necessidades emocionais humanas né então com todo todo esse fechamento que a gente viu essas necessidades emocionais elas vão precisar de ser trabalhadas agora no pós crise também então é, a gente a gente vai ter que entender como que as pessoas vão querer viver e trabalhar essas necessidades por quê? Porque muita gente vai se adaptar. Muita gente se adaptou a trabalhar de casa, não precisa de se arrumar para sair, por exemplo. Não precisar te pegar o trânsito, por exemplo. Hoje, a maior parte das reclamações são trabalho doméstico, é... falta de encontro com amigos e trabalho com filhos. As pessoas não reclamam tanto de ter que trabalhar em casa. É óbvio que deve ter gente que reclama. É quando você vai ver o percentual, os top 3 são esses. Nossa, então... essa... essa... Essa queixa com é, trabalhar com as crianças por perto, isso aí. Eu estou impressionado como que a, a gente ignorava o, o, o desafio né, que, que, que existe nisso. É muito difícil. É de enlouquecer, para falar a verdade. Em algumas situações. Mas é de é, a... E a gente fica assim, gente, como que a raça humana, enquanto raça mesmo, né, como que a humanidade desaprendeu ou desenvolveu tarefas e mecanismos de forma que ela não consegue lidar com a própria perpetuação da espécie. Você concorda que filho, além de suplicar, assim, ah, tem gente que ah, queria tanto filho por ter uma vontade e tal, não para perpetuar a espécie. Mas, mas a perpetuação da espécie, a gente parece estar está sentindo incapaz de perpetuar a própria, a própria espécie. Né, a gente, eu assim, eu, eu vi algumas discussões nesse sentido: como que, como que a, a humanidade tá sensível e vulnerável se a gente não tá conseguindo lidar com isso, né? Enfim, Sim. fica a reflexão aí. Mas então, a gente vai ter que entender como, como dar andamento a essas necessidades, porque a pessoa pode ter gostado de ficar em casa, como que a gente vai tirar ela de casa, né? Então, estudar muito o que as pessoas estão pedindo, estudar muito o que elas, qual é a verdadeira necessidade, o que você consegue conectar para conseguir, de maneira, da maneira mais humanizada possível, desenvolver serviços, desenvolver outras coisas. E eu costumo falar, que eu acho que ainda não falei aqui, que o grande objetivo, que eu acho que quando a gente vai falar de futurologia, futurismo, como quiser chamar, é você pensar qual é a empresa que pode falir a sua empresa? Muitas vezes a gente pensa assim, no concorrente, pô, tal pessoa está com um produto assim, meu concorrente está fazendo isso. Você não pode pensar no seu concorrente. Enquanto um ponto de táxi estava pensando em outro ponto de táxi, uma empresa criou o sistema que vai falir os pontos de táxi, que é o Uber e o transporte por aplicativo. Então, assim, você não pode estar pensando no seu concorrente. Você tem que estar pensando que tipo de empresa, que tipo de serviço poderia quebrar o meu serviço hoje. Se as locadoras tivessem pensado nisso, quem pode quebrar o meu serviço? Ah, a pessoa não poder escolher tudo, chegar no não filme, será que eu coloco isso online? As locadoras não pensaram. Pensaram na promoção que a Blockbuster estava fazendo. Sabe? É quem então, é o Uber isso. Uber do seu setor, né? É isso. Você tem que tentar, tentar ver quem o que, que é que quais são as fragilidades o que, que poderia ser melhor que tipo de coisa que a pessoa poderia sonhar para conseguir oferecer tá e tudo isso Fernanda, diga é, é, pe pegando esse ponto aí eu eu, eu teve uma, uma questão que eu achei importante questionar você é, um pouco mais porque entra muito numa área que eu estou é, é, estudando mais a fundo ultimamente isso sobre as moedas digitais é, me diz assim qual, qual a perspectiva que você já teve né do, do que você olhou assim do, de todo o mundo corporativo por dentro você acha que em algum momento é, marcas como não sei talvez a Natura ou a Ambev é, esse tipo de, de grande corporação com toda aquela estrutura organizacional que eles têm um dia vai vai pegar e criar uma moeda digital assim digamos, eu comprei um produto da Natura e eu ganho aqui uns créditos da Natura, entende? Um, ou comprei alguma coisa da Ambev eu ganho créditos disso e aí, de alguma forma, essas marcas... Porque é, eu, eu vejo que muitas empresas, startups, já estão nascendo com essa noção do, do da moeda própria, né? Agora, ainda não vi grandes corporações aderirem a isso e, e você... É, você mencionou que via nisso uma tendência também, mas é uma tendência que a gente ainda não viu grandes corporações que não sejam bancos, né? é, mencionar ou comentar sobre ela. O que, que você acha? Ah, eu acho que com certeza, não sei se elas vão criar a própria ou aderir a alguma outra, mas eu acho, que, assim, eu acho que os próprios clubes de fidelidade, quando você cria esse esquema de pontuação, quando você pode trocar por um outro produto, isso já é um grande passo a caminho da implementação completa das moedas. Você vê, o, acho que o Boticário mesmo, você tem isso: você tem pontos, você tem um programa de fidelidade que você ganha pontos, você pode trocar por um produto lá na loja. Você chega na hora para comprar e você leva o desconto. Então, então eu, eu acredito fortemente nisso. A Ambev, inclusive, eu não posso te dizer como ele está agora, mas eu saí da Ambev em 2014. E tinha o um programa do sócio-torcedor, que é o sócio-torcedor de futebol. Ele já tinha ali, eu não tô me lembrada se era uma pontuação, se era um grande desconto, mas você já contabilizava isso na hora de se tornar sócio-torcedor do seu clube. E tinha algum tipo, algumas promoções. Eu acho que isso é tudo muito nessa direção aí, nesse sentido. Uhum. Você concorda? Eu também acho que assim no sentido da gamificação é, geral né já é uma já é, já são moedas digitais as milhas os dotes ou seja que, que, que esses programas de fidelidade já já consideram né mas é, eu acho que o período que a gente vai viver ao longo dos próximos anos ele é em síntese um grande uma grande financialização de todos os negócios porque todo negócio digital em um determinado grau, momento da evolução, ele já pode emitir esses créditos, esses, é, ou, ou talvez, talvez coisas mais simples. Você falou que é, clínica de estética podia pegar e, e vender é, né, pacotes futuros com desconto, coisas assim. Então, realmente, você não precisa ter tamanho nenhum para criar esse tipo de, de ativo. Né, com Com certeza. Da sua... Do seu da, da sua rede ou do seu mercado então eu acho que que enfim é uma, é uma tendência é, que, que eu é previsível mas a gente ainda não viu ela se manifestar e, e ainda não viu como ela tende a se manifestar é, né não, eu acredito nesse tudo. nível quando a gente fala aqui de fintech talvez eu tenha falado muito rápido né nas tendências aí é, de Médio prazo até 2025 as fintechs e moedas digitais, tá? Então, eu acredito fortemente. Para mim, para mim isso já é uma semi-realidade, porque esses programas de fidelidade eles são o primeiro passo para você simplesmente transformar para moeda mesmo. Você usar o seu crédito, milha você já faz isso. Você usa milha para alugar carro, para fazer várias outras coisas, já é uma moeda. As milhas da Gol já são uma moeda da Gol, né? Uhum. Porque você paga diária de hotel, você aluga carro, você paga as taxas de embarque que são é. para empregados, você paga Várias coisas. É uma moeda. Acho que um tempo muito. Tem um... cotação em tudo. É isso. É, inclusive tem cotação. Você pode comprar milha para fechar um outro pacote. Então, assim, é... para mim isso é uma realidade mesmo. Tá? Hum. Vamos lá. Então, a questão da privacidade de dados. Essa é uma que eu adoro. Pelo seguinte: o que acontece? A gente vê lá na China, por exemplo. É, a Alibaba e a Tencent colaborando aí com os grupos de risco e etc, localizar as pessoas aí por conta do Covid. Tem gente que já me perguntou, Fê, como é que isso funciona? Vou explicar. Se você, hoje eu fui diagnosticado com Covid, se eu habilito a Google aí a falar todos os lugares pelo, pelos quais eu passei, Ia falar todo mundo que eu tive contato nos últimos 10 dias, que pode ser o dia que eu adquiri a doença, pode se mandar todo mundo para quarentena de maneira imediata. E todos os outros com quem esses outros tinham, é, tiverem entrado em contato. E aí a gente consegue evitar que é, haja uma contaminação de todas essas pessoas. Imagine se isso fosse possível. se isso, assim, Possível é, e é uma questão de decisão. Porque. Uhum. É, praticamente todo mundo tem um celular né? nas, nas áreas de concentração urbana que são as áreas mais suscetíveis à doença Então se a gente tivesse começado com isso lá atrás A gente teria conseguido aí né, Bloquear e fazer O um, um tipo de isolamento Vertical Bem eficiente Se a gente conseguisse ter esse mapeamento de fato Só que isso é completamente Contra a lei de proteção de dados então, como que a gente vai se comportar aí nesse, nesse novo mercado, né? é, com essas novas necessidades que a gente está tendo, e não é só o um mercado, eu vou dizer que é nessa nova política, nessa nova sociedade, porque não é questão só de economia, é mercadológica, né? é uma questão de uma questão de sobrevivência da espécie. A gente não sabe qual é o próximo vírus que pode vir. A gente não, não né? Então, e, e como que você entra na ética? Como que você entra nessa questão? Porque, por exemplo, aí também você pode pegar um vírus que muitas pessoas têm preconceito, por exemplo, como HIV, e aí rotular as pessoas que já tiveram contato, interação, enfim, e usar isso muito para o mal também. Então. Como que a gente consegue garantir? A gente vai ter que pensar muito aí, é, muitos falam em lei de proteção de dados, mas a gente vai ter que repensar esses parâmetros e até que ponto a gente precisa de redefinir é, alguns de maneira a poder usar nesse tipo de situação que a gente encontra agora, né? E, enfim, e eu imagino, inclusive, partir para um outro ponto, que é o ponto o chinês da Tustas Holding Holding, O nome dele é Herbert Shen. Ele foi entrevistado Ontem ou antes de ontem Pela Cândida, que é da CNI, que é uma amiga minha E uhum. ele mesmo falando Que eles desenvolveram vários mecanismos de entrega A gente já sabe que existe é, ah, Dá para entregar com drone Dá para entregar de maneira XYZ Mas eles, eles conseguiram Entre você poder fazer o entrega você conseguir desenhar uma logística Completa com isso é muito diferente, né? Haja vista que, sei lá, a Ambev ainda hoje tem uma super área de logística para entregar com caminhão, todo mundo entrega há muito tempo. Então, a logística em si é uma outra ciência. Mas, agora, já se tem esse tipo de logística de entrega à distância em áreas isoladas. Eles já estão desenvolvendo isso e, assim, de maneira exponencial nesse ano por conta do Covid. Eu fico imaginando, eu que já fui trabalhar nessa questão humanitária, eu fico imaginando se a gente consegue, por exemplo, Estou digredindo, viu? Eu avisei, né? <risos> Se a gente consegue, por exemplo, aplicar essa tecnologia em resposta humanitária a guerra, situação de conflito e desastre, sabe? De conseguir levar em uma área que está isolada, de conseguir prestar alguma forma de apoio. A gente vê... Vou dar um exemplo esdruxo. É, na Somália, por exemplo, no início dos anos 90, quando teve aquela guerra civil de proporções né, inimagináveis, 10% de todo o dinheiro que foi investido lá, que foi de fato investido em ajuda humanitária. O resto foi investido ou em exército, ou em estrutura, enfim, em outras coisas que não ali na ajuda humanitária em si. E foram mais de 2 bilhões de dólares. Então, grana para conseguir, dinheiro para conseguir pagar essa tecnologia e etc., existe. Se a gente conseguir usar... E a questão da Somália foi super ineficiente. A Somália, várias áreas não conseguiram ter ajuda. Então, tudo bem que faz mais de 20 anos, né? É, faz 20 anos, na verdade. Mais de 20 anos. Gente, eu tô ruim da matemática. Faz quase 30 anos, na verdade, né? Quase. É, enfim. Então, é, é isso que a gente já fica pensando já nesse próximo passo. De como também conseguir usar isso nessas situações de conflito e de guerra, enfim. Eu acho que é um caminho, e a China está anos luz na frente do resto do mundo, nesse tipo de pesquisa. A Tuss Holding é uma das maiores, se não a maior, é, responsável por, por alguns parques, parques tecnológicos da China, desse estilo vila, que eu comentei. Uhum. Tá? E aí... É uma coisa muito óbvia o impulsionamento de alguns setores, como digitalização, robótica, algumas tecnologias sintéticas e de logística. É um outro ponto que eu mencionei um pouquinho antes, que é a definição do que é normal e habitual, porque a gente, ah, quando é que você vai voltar ao normal? A gente não vai voltar a ser como era antes. A gente não vai voltar a ser como era antes. Muita coisa a gente está achando mais eficiente. A gente aprendeu a priorizar, a ser minimalista em vários aspectos. Então, a gente não vai andar para trás nesse sentido. Isso é algo que vai ficar né, em, em vários aspectos. Então, a gente vai ser muito mais seletivo. A gente vai ter que, a gente vai ter que se adaptar à forma como a gente se adaptou. Então, é, essa redefinição do que é normal vai acontecer. A gente vai ficar em algum lugar no meio do caminho e todo mundo vai ter que se adaptar. As empresas Valeu. vão ter que se adaptar, a gente tem que ser rápido nisso daí. Né, Rodrigo? Você é dizendo o quê? Uma, uma mente nunca volta ao seu estado original depois que ela é, é, abre uma nova ideia, né? Eu não lembro se é assim a frase, mas, mas eu acho que é, é esse o caso, né, Filipe? É exatamente esse o caso. A gente está passando por uma experiência muito intensa, muito sofrida por um lado, mas de muito aprendizado por outro lado. Então, muita coisa vai vai, vai se acomodar de alguma forma. É, essa redefinição do que é normal e do habitual vai acontecer. E a gente tem que pensar muito no indivíduo em si, sabe? No, né, no que você faz no impacto da sua comunidade, em como que você se encaixa aí nisso daí, e o fornecedor, o empresário, nisso também. Nessa nova pessoa, nessas novas pessoas que estão aí, nas exigências dela. A gente já falou uma, por exemplo, que é a coerência do discurso, né? A coerência política do discurso. O indivíduo tá muito mais ligado nisso, né? Uhum. Enfim, é um exemplo. E eu vou falar um pouquinho também, essa quase chega a ser uma crítica, né? Eu... Eu sou cientista política de nascença, então é, eu não consigo não dizer nessa questão do papel dos governos e do Estado, as empresas. A gente tem, a gente tem muita polarização. Ah, é liberal. Ah, é marxista. Ah, normalmente o pessoal ah, é capitalista, é comunista. enfim, o comunismo nem é um sistema político ou política econômico, na verdade, né? Ele não é, ele é uma forma de governo, muito mais uma forma de governo. Mas enfim, o que, que acontece? A gente vê aí o papel do Estado, o papel dos governos e todo o restante da sociedade, sociedade civil, empresários, todos os outros setores, todo mundo em conflito, porque todo mundo precisa que o que o governo tome algumas medidas. É, algumas medidas tem governo que não pode tomar porque não é função do Estado naquele lugar, então a gente tem um toque, um, um, uma grande confusão. E os governos, quando eu gosto de separar o Estado do governo, porque o Estado, ele tem funções ali com a sociedade, que independente de governo, ele carrega aquelas funções, mas cada governo é uma marca. Cada partido político tem um manifesto, que nem a gente usa hoje, hoje para branding, o partido político já tem branding há muito tempo. Manifesto, meta, o que quer, o que não quer, como fazer, né, os princípios éticos e etc Todo programa de partido tem isso A gente está falando com marcas E são marcas que não é uma marca que estamos tá que, que é o um governo para toda a vida Às vezes a pessoa fica quatro anos no governo Às vezes a pessoa sai do partido antes Então, assim, é, realmente é uma estrutura muito complexa Mas a gente viu que o mercado não dá conta de resolver uma crise A gente uhum. vê que o mercado não dá conta A gente vê que tem empresa que acha que não importa a quantidade de gente que morra tem empresa que não eu preciso e tal e não é para empresa ser boa ou ser ruim pode ser que tem empresas que têm ali algum sentimento envolvido alguma consciência social pode ser que sim mas quando eu vou trabalhar com dado não me importa entre as que tem consciência social ou se a empresa cara se todo mundo ficar doente e morrer eu vou perder um fato importante do mercado essa galera não pode eu vou injetar grana para combater a crise porque a empresa tem que continuar crescendo e essa crise tem que acabar logo não importa o motivo para fazer uma análise né fique claro é. Então não importa o motivo, mas para a análise, ela é fica o culista mesmo. É, a gente tem que olhar os dados, a gente vê que as empresas não dão conta. Mesmo a é. empresa tentando fazer ação, tem um governo que tem que intermediar, tem uma necessidade que o governo tem que apontar. É, a gente tem um sistema único de saúde que estava sendo super criticado e agora tem um monte de gente que criticou, ah, eu amo o SUS, não, força para o SUS, não, vou arrecadar coisa para o SUS, o SUS tem que isso, tem que aquilo. Então você vê todo mundo embaralhado. E muita Fernanda. gente... É, continua. Muita gente costuma me incomodar porque eu costumo transitar é, de esquerda à direita, de liberal conservador. Eu costumo ou palestrar, ou conversar, ou volta mesmo contato a consultoria. E, ah, não, ah, mas isso que você tá falando é muito, é muito neoliberal. Não, ou então, ah, isso você é comunista. Assim, Sempre tem isso. E não é uma questão disso. O negócio, as pessoas, ah, é porque comunismo não deu certo. Ah, não deu certo porque você vai em Cuba, a pessoa só pode, todo mundo come, mas todo mundo come uma comida ruim, não tem ninguém que come bem. Tá, o que que deu certo? O sistema do Brasil que tem um monte de favela com gente passando fome. você quer me dizer que isso deu certo? Isso não deu certo. É, não deu então, assim, uhum. é, ainda hoje a gente está procurando um modelo socioeconômico, e eu gosto de falar socioeconômico porque a gente tem a questão, tanto a questão política como a questão do modelo dos negócios. É, eu sou total economia quântica, economia criativa, que eu sei que a economia quântica pode parecer muito voador, mas de maneira prática, a economia é criativa, que consegue olhar para as necessidades da sociedade, das comunidades, consegue mexer o que a colaborativa e o que é compartilhada tem de bom e tentar misturar para ver se a gente consegue ali fazer a economia responder a algumas necessidades que existem. Sabe? A economia criativa tem muito, tem muito disso. Então, uhum. é uma fase de mudança e essa crise está deixando muita coisa evidente. Muita uhum. coisa. Para quem acha que o Estado consegue tudo, para quem acha que o privado consegue tudo. Então, eu fiquei um momento de reflexão de como você já pode pensar na sua marca, como você já pode pensar no seu discurso, no seu conceito, alinhado com... Isso eu não chamo nem de tendência de mercado, alinhado com o que já está acontecendo, com o contexto uhum. mesmo. A, gente, a maior parte das marcas é, ignoram isso, assim. Não é legal falar Sim. de política, não é legal isso, não é legal aquilo, mas... É importante isso, é essencial, hoje em dia, você ter isso no seu, no seu conceito. Não é tomar partido de ninguém, não, tá? Mas é considerar toda essa fluidez e conseguir se adaptar a ela já, desde o início, pelo menos desde esse momento de quando você conseguir parar aí para olhar para sua empresa e se organizar. Fernando, deixa, deixa eu só fazer um comentário sobre tá? essa parte que você falou, porque... Eu fico muito feliz de você estar trazendo esse ponto de vista, né? esse comentário aqui, e que isso esteja acontecendo no meu canal, assim, que é, é essencialmente onde tudo converge, para onde tudo converge, onde tudo converge né? e a política ela é, ela é necessariamente o ambiente onde, onde todas essas forças vão se converger, porque a política é o, é o jogo do poder, né? então é, tudo que seja é, indivíduo família sociedade corporação tudo está jogando esse jogo do poder e, e, e a gente quando é, tem esse olhar que você você conseguiu expor, assim né a gente tem uma um, a gente ou está vivendo um momento assim onde essa essa rotulação ficou muito intensificada, assim, nas redes sociais. Eu, eu, é, tempo eu, eu achava que isso existia só dentro do, do departamento de economia, né? Onde eu, eu comecei a estudar e eu via essas contraposições, assim, uma, uma uma espécie de uma futebolização das escolas, sabe? Assim, uma coisa assim, uma galera mais de direita, escola austríaca, uma galera mais de esquerda, Keynes, né? Aquela coisa, uhum. é, então, é, enfim, é, é vai, vai com, Antes isso estava meio que preso dentro desse universo acadêmico, como você é, é, exemplificou, assim. mas depois essa futebolização foi, foi saindo e foi tomando conta da sociedade, né? E da maneira, e, e, e da maneira pior possível, porque só vai emburrecendo mais a, a base do que, do que leva as pessoas a, a rotular dessa forma, né? E, e aí esse momento, eu acho assim, é uma grande aula de economia para o mundo, né? a melhor aula possível para o mundo. Eu acho que é uma aula que até professores de economia, doutores em economia estão tendo que aprender com essa aula, é, porque, é, a, a, vamos dizer, essa, esse mito da mão invisível, né, essa coisa que no, isso fundamenta, a, a história econômica meio que começa com esse, tipo, esse pensamento, esse pensador, o Adam Smith, né? É, enquanto você falava, eu, eu vi assim uma cena é, que, que eu acho que poderia explicar finalmente o que que, que, que realmente o, a, a iniciativa privada é capaz de fazer se, se não houver governo. É a mesma coisa que você pegar uma uma sala de aula é, cheia de crianças assim de 8 a 9 anos e, e tirar a professora, né? E falar, olha gente, vocês é, se virem aí né? E bem a aula, siga o cronograma aqui do MEC, tá? Que vai ter o, o, o... Quando vocês fizerem 18, vai ter o vestibular, hein? Então... Então, vou imaginar que o a mão invisível vai reordenar tudo no momento da crise, é, é como esperar que essas crianças vão dar a aula, dar o curso, né? Umas para as outras, sozinhas, sem que exista uma autoridade ali, alguma pessoa preparada para isso. É, e, eu... Eu, eu, eu concordo plenamente e eu costumo dizer assim, cara, se, se fosse assim, é, a gente não teria tido as crises financeiras e econômicas que a gente teve mundo afora. Uhum. Porque a gente teve crises justamente por falhas do mercado, uhum. né? Boa parte delas, né? Teve aquele okay do pós-guerra, mas a gente teve crises que não foi por conta, né? Não, não, não não foi contemporânea nem pós-guerra então assim é, para mim isso é muito evidente e ah, é. não é que eu seja contra muito pelo contrário é, eu sou empreendedora eu uhum. preciso de ganhar dinheiro não tem não, é na, não tem nada a ver com isso eu estou é. no sistema, eu estou vivendo de acordo com esse sistema sou Sim. considerada uma pessoa disruptiva é, uhum. tenho já assim tem várias iniciativas sociais tenho trabalhado, enfim, na Ambev, coloquei, eu tentei colocar algumas coisas, algumas eu consegui, em todos os lugares pelos quais eu passo, mas uhum. não, não é que, ah, não, esse sistema, não sou uma pessoa anti-sistema, mas uhum. eu tenho essa clareza e tento aí trabalhar o meu, o meu sonho aí de curtíssimo prazo, seria conseguir crescer esse movimento de economia criativa, que eu acho que é o que está mais factível agora, né? conseguir uhum. dar essa pulverizada geral, mas, enfim, é isso, não é nada uma revolução antissistêmica, não. É uma evolução, como eu falei aqui, nas tendências do que a gente é, tem. Com certeza. Não, é, é porque é, hoje em dia, essa rotulação dos discursos, ela é tão é um tique nervoso, assim, é, um, é um gatilho tão rápido que tem e é ótimo trazer uma pessoa como você para falar disso, porque ninguém vai dizer que você é marxista, né? Tipo, Uf, você não tem, tem uma como, né? não tem uma carreira nisso, você, pô, trabalhou em multinacional, uma executiva com uma experiência é, em diversas áreas, mas, ao mesmo tempo, você é, desenvolve um empreendedorismo ou até o seu trabalho todo, né? Ele sempre tem um, um, uma atenção a algum tipo de causa, algum tipo de coisa que né, é, é, põe uma referência de justiça no meio da, do, do jogo dos negócios também, né? E uhum. eu não sei se, se isso atrapalha o que você ia dizer em seguida, mas é, você acha que tem, temos aí mais uma tendência no sentido jurídico do empreendedorismo, assim no sentido de a gente finalmente romper uma separação ilógica que ainda está aí, de você, ou se você é uma empresa, você tem fins lucrativos, você só vai correr atrás de dinheiro e lucro para pagar impostos e aí o Estado vai vai né, cuidar dos problemas da sociedade, é, sozinho, ou você uhum. é uma ONG né? e aí você não pode ter lucro, não pode ter produto, que, né tira o olho do dinheiro porque você fez um voto de pobreza, né? Então, uhum. assim, aí a gente tende a, a extremi, extremificar essas possibilidades, quando na verdade a, a história está forçando esses extremos, né? Né? essas entidades a... a, a Será que a gente vai chegar num novo conceito de empresa, uma empresa com causa, né? Um, um, ou então o um, um, um setor 2,5 <risos> entre o segundo e o terceiro setor, não é? É, eu vou te falar uma coisa, isso com certeza a gente vai, quando a gente fala que é uma tendência a questão do posicionamento político, a questão do conceito e você conseguir engatilhar as pessoas, é porque isso vai ficar cada vez mais gritante, as empresas vão ter que fazer isso. Não vou te falar na natureza jurídica. Ah, vai criar o um setor, vai fazer isso, toda empresa vai ter que ter... A gente vê, vê alguns movimentos muito pequenos no decorrer da década, que é ah, colocar cota para deficiente, por exemplo, uma forma de inclusão nas empresas. Mas ela, ela é muito mais um viés para resolver um problema econômico, assistencial, do que uhum. algo de inclusão de fato, assim. Né? Uhum. Quando teve essa discussão aí da lei. É... Mas, eu vejo que esse movimento já existe muito forte, eu vejo que o consumidor vai começar a cobrar isso. Esse exemplo que a gente conversou um pouquinho mais cedo, do empresário do Brasil que se posicionou de uma forma, é, muitos falaram que cruel, enfim, falando que né, não importava quem morresse, etc. Essa foi a percepção que o público teve, tá? Não estou nem dizendo exato que foi exatamente isso que ele falou. Enfim. Uhum. Então, isso já mostrou como as pessoas agora são mais exigentes. Sabe? Como, como isso vai ser cobrado de alguma forma. E isso conecta com o consumidor. Conecta com o público saber que na praia é o maior evento lixo zero do mundo. Que se você for lá, você está economizando água, porque toda a água é filtrada e reaproveitada. Então, uhum. é, esse é um exemplo, né? Então, as pessoas se conectam com as histórias da marca. A gente tem um dos maiores cases do Brasil de marca recente, que é a Reserva uma marca de roupa, e eles têm lá o programa. Você compra uma peça, cada peça que você compra, você doa cinco pratos de comida. Um P5P, que é o nome do slogan deles. Eles trabalham isso muito forte. Então, as marcas elas já estão se transformando nesse sentido. E eu acho que a tendência é maior ainda. Tem também algumas outras maneiras governamentais. Não estou falando de uma empresa de interesse híbrido, né? mas de, por exemplo... Quando você faz doação para um projeto, quando você investe, você pode ter uma fundação e a fundação faz tal coisa. Essas formas mais conservadoras de fazer, elas existem também, né? Uhum. Então, enfim, a na natureza jurídica, eu não, sei, não, não, não parei ainda para idealizar como seria esse modelo. Né? Uhum. Eu sei dos que existem que são mais conservadores, são esses que eu mencionei. Mas, com certeza, as empresas vão ter que é, incorporar isso no DNA delas. Eu acho, assim, eu acho não, eu tenho certeza, eu já vejo esse movimento em algumas empresas, tá? Sim. É uma Sem tendência dúvida. clara. É, é o capital simbólico, né? E é, é o que você falou, os, os partidos têm manifesto há muito tempo e eles têm marcas que duram, às vezes, séculos, né? Que que corporações uhum. não conseguem ter. Então, uhum. como é que faz isso? Precisa ter uma causa, precisa ter um manifesto, né? Precisa se declarar os seus valores e, bom, não à toa eu tenho um manifesto, eu tenho esse esse vamos dizer assim esse lastro é, filosófico porque eu sei sei profundamente como que no fundo é é, é isso que que define né no, no, no meu modelo é o capital simbólico é o centro da mandala né então uhum. ele é o coração de qualquer organização seja empresa seja é, partido seja time de futebol seja ou uma nação, ou uma religião, né? O, o símbolo é a, é a matriz da, da, da, da organização, né? Então, uhum. então e o que mais, Fernanda? Existe mais algum, algum último... É, Existe! Algum... <risos> Essas que eu acabei de falar são as do pós-crise, tá tudo agora. Eu vou falar de maneira muito rápida o que está acontecendo agora. Tá, com o impacto que tem. É, eu posso até recapitular logo depois de terminar, eu posso recapitular as que eu falei primeiro aqui, só para quem já quiser sair e meter a mão na massa. Uhum. Então, vamos lá. De agora, o que, que é esse novo normal de agora? O é, trabalho remoto, já tinha surgido aí a flexibilização com o co o remoto veio para ficar, muita gente está mais eficiente com isso. É, então, redução de número de escritório, etc. Educação à distância. A gente mencionou ali o modelo, ele ainda está o modelo tradicional, só que pela câmera. Mas isso ainda, agora a gente está fazendo isso, mas isso ainda vai evoluir. Então a gente vai partir para coisas mais interativas, transmídia, né? É, Transmeios também, o virtual com presencial, enfim. A questão da mentoria, agora, talvez você precise de um mentor, você que está assistindo. Se você tiver com dificuldade de se adaptar. Então, agora as pessoas foram atrás de mentoria. É, eu dando lá na MOAI, a gente dá muita mentoria. Né? E assim, eu tenho vários amigos que estão dando muita mentoria, a procura subiu muito. Por quê? Porque você precisa adaptar o seu, o seu negócio para uma venda online. É, tem gente que está no ócio e quer ficar, ok, mas tem muita gente que está sendo produtiva e que está precisando dessa conexão aí com pessoas, com professores ou com pessoas que têm alguma experiência, que entendam de tendência, para aprender essa nova habilidade, para colocar na prática, para entender se você precisa de procurar primeiro a logística ou procurar primeiro um site, alguém que faça site para você. Então, mentoria vai atrás de alguém que possa te ajudar tá é algo do momento que está acontecendo agora a apropriação digital então serviços soluções o que dá o que dá para ser feito no digital está sendo feito é, pelo meio digital consulta online tem aqui eu peguei as anotações dos dados que a bem colocou é, 34% das consultas sendo online mais de 33% é, da demanda de curso online os softwares de home office, é, serviços de entretenimento online, 26% dos serviços, lives via celular, enfim, esses aqui são os, os maiores que estão tendo, né, no momento, os, os setores, os segmentos com maior demanda online, mas é isso. Você vê o entretenimento tá está bombando online, é, tudo está acontecendo online. É, a quinta aí, eu coloquei o minimalismo. O minimalismo é o que a gente já comentou aqui um pouquinho. A gente vai para o essencial. Muita gente, por uma questão de eficiência, de tempo, de tentar priorizar ali e atrás do essencial só para se resolver. Muita gente, porque não sabe se vai estar tá sem dinheiro, né? Então, está ganhando menos. É o pessoal que está com medo aí do que pode acontecer, que vai quebrar a empresa e etc. Muita gente vai sim. Já está ficando e vai ficar desempregado. Ou está com o salário reduzido. Aí eu conheço várias pessoas. Então, com salário reduzido. Então, essa questão do minimalismo vem mais forte que tudo. É, isso pede coisas versáteis. Você trabalha com roupa e você consegue mudar sua produção? Que tal uma roupa que você possa trabalhar e que seja muito confortável para ficar em casa? Só uma blusa, dando que a parte de baixo não importa. Então, assim, são pequenas coisas, tá? Vou esse exemplo para ficar mais claro. Mas é o minimalismo fazer mais com menos. É isso que está todo mundo fazendo. E é isso aí que, se você não estiver fazendo, está na hora de você fazer. Se você não sabe que produto, como fazer, como vender, etc., lembre-se do H2H. Procura, hum. posso, vou passar um link, né? posso passar um link aí, procura H2H, tem a Gabi Gonçalo que fala sobre isso, ela tem até um livro que eu posso passar o um nome para o Rodrigo colocar em algum lugar. E Enfim, é focado para marketing digital, mas se aplica para tudo. Foco na, no ser humano, né? E, sempre falo aí, aqui a gente está falando de aprendizado de longo prazo, de competências, de habilidade e a adaptabilidade é a chave para isso tudo. Por quê? Todo mundo precisou de se adaptar agora. Todo mundo precisou de ter inteligência emocional, mexer na gestão do tempo, às vezes não tem um chefe, uma pessoa em cima, você tem que se organizar sozinho, é, dar feedback remoto, enfim. Esse processo não vai parar. Ele já ia acontecer, como eu falei anteriormente, e ele aconteceu agora e mais rápido por essa necessidade da crise. Então, se você ainda não fez, faça logo, resolva essa questão de adaptabilidade, de você conseguir. Não, ah, não está quebrando o galho trabalhando de casa. Organize essa questão de, de, né, de realmente se estruturar, porque isso pode vir para ficar e pode vir para você não ter que pagar um aluguel, pode vir para você pagar só um co pode vir enfim. Pode ser para o melhor e para muito melhor, tá? Isso não tem fim. E quando a gente fala de aprender competências e habilidades para o longo prazo, é por quê? Porque você vai precisar de se readaptar de novo, é, e a adaptabilidade, ela exige uma agilidade. Você tem que pensar rápido, fazer rápido. E aqui, em Brasília mesmo, vários empresários começaram a reclamar das medidas do governo. Como fechar o comércio? Começaram a querer combater o governo, criar um movimento para não fechar o comércio há muito tempo atrás. Cara, quem respirou fundo e se lançou no delivery dois dias depois, é, começou a ganhar dinheiro antes. E agora está discutindo e fazendo lobby para o governo abrir o comércio. Alguns nem estão fazendo lobby, porque acham que está certo o isolamento. Mas, enfim, é isso. assim. Tem que ser muito ágil. Ver o que é mais eficiente. Escolher o seu inimigo. Adianta você brigar com o governo hoje, ele soltou a medida provisória para tanto. Mas será que não é melhor você pensar em se adaptar primeiro e depois você, sabe? Então, essa aí... Acho que é o fechamento com adaptabilidade mais uma vez. Vou só recapitular hum. o que eu falei no início. Claro. Então, você agora que está querendo ou vai começar uma empresa. Eu estou começando uma empresa agora. Estou começando. Semana que vem tem umas reuniões para possivelmente lançar daqui a um mês. Uhum. para ter, né? ter noção aí de como as pessoas estão buscam aí saídas e caminhos diferentes Mas você, primeiro, lembrar do gênero de primeira necessidade Então as pessoas estão indo atrás do que é de primeira necessidade, o que é essencial para ela Então entender o que a pessoa quer, entender o que ela precisa Será que não é a primeira necessidade, mas ela está com dificuldade de se relacionar com os filhos? Você pode começar a vender um jogo para pais e filhos? Enfim, estou dando um exemplo assim. Entender aí o que você tem capacidade de fazer e que o mercado que pode resolver uma solução do mercado. Sempre pensando na primeira necessidade, está todo mundo confinado. Depois, vender a essência e não os produtos em si. Vender a calma, a tranquilidade que a pessoa vai ter com o filho. Vender o momento que esse tratamento de beleza vai trazer um relaxamento. A pessoa vai conseguir, a pessoa vai se belezar para quê se ela não vai sair? Quem sabe ela pode se belezar, que ela vai se sentir bem, vai fazer uma massagem facial. Enfim, então é isso. Entender essa conexão, vender a essência. Não, a, não o produto, mas vender o bem-estar, aquilo que aquilo pode né, trazer para a pessoa. Adiantamento de vendas, que a gente falou né, e repetiu aqui, foi recorrente algumas vezes. Então, tem bares vendendo vouchers para uso no futuro com algum desconto. Hum. Grandes empresas fizeram parceria, Ambev subsidia o valor desse voucher. Enfim, então, adiantamento de vendas pode ser um super caminho. É, o remoto, o online e logística. Então, você tem um produto que quer fazer, entender a venda remota, o trabalho remoto, entender a venda online, no caso, desculpa, quando é remoto, entender a logística como pode ser feita e acelerar. E lembrar muito dessa necessidade de conexão que as pessoas estão tendo. Elas estão com esse isolamento grande, mas estão com a necessidade de conexão. Pode ser a hora de você trabalhar a sua marca ou... Fazendo o bem, de uma forma que a pessoa se conecte com você Ou se conectando mais ainda com o seu cliente Aí, é, muita gente está fazendo live de autoajuda é, Centro de atendimento, aula de esporte, de yoga De tudo que você pode imaginar está acontecendo Então, pode estar tá até meio chato a quantidade de live? Pode Mas, talvez você precise de estar numa live Talvez você precise de estar <risos> produzindo um conteúdo Senão, quem está produzindo vai roubar, entre aspas, o seu cliente é, é isso, acho que esse é o recado final e eu queria terminar com isso porque fica o recadinho aí para você acabar de ouvir, respirar fundo e ficar martelando isso daqui, tá bom? É isso aí, Fernanda. Olha, eu é, se pudesse, eu ficaria aqui conversando com você mais uma hora ou duas, porque para mim está sendo muito instrutivo. Né? É, Ai, que bom, fico eu, feliz de ouvir isso. Eu, ouvindo você eu descobri aí que eu tava eu fiz acertei algumas coisas né enquanto eu trabalho em home office já há desde 2013 então é, sete anos no mínimo é, e, e eu tenho um manifesto há cinco anos é, então é, eu eu só me arrependo de não ter é, investido um pouco mais assim nessa parte do YouTube audiovisual assim até porque eu ficava muito é, muito um dilema assim é, eu via que era era legal seguir por esse caminho mas tanta gente já fazendo né e fazendo com tanta qualidade quem quem é bom assim você fica meio desestimulado né de entrar nessa coisa de produzir vídeo e tal é, e aí tem também a coisa de engajar o engajamento físico presencial ele tem um valor né então com ficava certeza. um dilema assim e e aí eu sinto que esse momento da crise para, para o meu negócio, especialmente, ele permitiu eu, eu sair desse dilema. Bom, agora não tem mais dilema, agora não tem mais dúvida, é esse o canal. Né? Vamos investir, vamos é, desenvolver o, o, essa iniciativa aqui com o que tem, né? com, com o que dá, do jeito que dá, porque não, que não, não tem mais. É, não dá mais para esperar, não dá para não fazer nada, né? Ou ficar esperando as condições perfeitas, não vão vir. É... Então, eu, eu, eu me arrependo um pouco disso, e... mas, ao mesmo tempo, eu, eu me sinto bem assim, com, com é, essa, é, esse, essa lição, porque reforça que, que às vezes, a gente, a gente ainda não chegou o momento, mas vai chegar o momento que, que a gente vai ser recompensado pelo que plantou lá atrás, né? Às vezes a gente fez uhum. um esforço e tal para estar tá na frente da tendência e, e, assim, não é muito fácil você estar à frente do seu tempo, porque é uma coisa um pouco nadar, nadar contra a maré, né? Uhum. Só que, às vezes, em algum momento, uma coisa vai vir e vai mudar a maré de, de, de sentido e você que estava naquele rumo, você já está anos luz, já está léguas à frente do, do, do resto da multidão, né? Então... É, eu acho que essa é uma outra parte positiva dessa lição que que é, às vezes estar contra a maré é, é um é, você você tá, se sente um pouco é, sendo puxado para trás né sente que o caminho tá, tá difícil ali para evoluir mas você não sabe o que que vai ser da maré amanhã né? Então uhum. é, assim nesse sentido eu, eu percebo como que a intuição que você falou né, várias vezes uhum. ela, a minha intuição não falhou, ela, ela, ela me ajudou, ela me trouxe mais acertos do que erros nesse sentido né? Eu até deveria ter ouvido um pouco mais e tal não deixado a razão me segurar, porque senão eu poderia ter poderia ter estar mais avançado né, nos, nos, nos meus objetivos, mas ao mesmo tempo, é, parece que às vezes precisa de um, um caso como esse, assim, um evento como esse, para a gente tirar soluções que, que já estavam aí, mas estavam na gaveta, porque às vezes os empresários ou as organizações ainda não estão prontas para aderir a isso, né, Fernanda? Aí às vezes chega uma, um caso como esse, um evento como esse, e aí não tem mais desculpa. né? Aí, é pronto ou, ou não, você tem que, tem que se atualizar, se adaptar, né? Uhum! É isso, o vai ou racha. É. Em bom português. É, com certeza. Bom, é, é então, quem, quem ficou aqui com a gente até aqui, certamente é, encontrou aí nesse, nessa apresentação que a Fernanda fez, é um bom material de, de informações privilegiadas, coisas assim que é, estão atualizadas, segundo... É, palestras que aconteceram ontem, a, a Fernanda é, conseguiu fazer um, um panorama geral do que que os maiores analistas de tendências estão é, anunciando, né? Prevendo para o que vem aí. E, Fernanda, você tem algum tipo de canal, algum tipo de coisa onde você mantém o seu trabalho, atualiza seus seguidores? Vamos lá, eu sempre trabalhei. Muito no offline e no online mais nos últimos dois anos Eu estou usando o meu LinkedIn agora é, Então pode entrar em contato comigo pelo meu LinkedIn E eu tenho o meu Instagram Mas o meu Instagram ele é o mais pessoal Ele até, enfim, sempre aparece gente, volta e meia eu falo Nos eventos que eu vou, tudo isso eu coloco lá, né? Eu posto, participo de uma live ou outra, as pessoas ficam sabendo né Mas o meu canal oficial seria o LinkedIn mesmo é Fernanda de Andrade Salles. Tá bom. Então eu vou colocar aí no, nos comentários. É quem... isso, para entrar em contato. Mas eu queria te agradecer pelo convite. Ah, eu te agradeço, adorei né? estar aqui hoje. É um tema que eu, do qual eu adoro falar. Sempre gosto, sempre fui super de pesquisar, amo falar, adoro. Acho muito legal o seu trabalho com a jogada. Obrigado. Você realmente esteve, você não esteve nadando devagar na onda ou contra a onda. Você estava nadando onde nem onda existia. <risos> porque você está falando de gamificação há muito Sim. tempo, né? E é isso. Parabéns pelo trabalho. E tamo junto. Qualquer coisa, é só falar. Muito obrigado, Fernanda. É, uhum. Obrigado quem está até, até agora. É, lembre-se de curtir, compartilhar, assinar, sininho, tudo mais e, e sigam também as contas da Fernanda e é, é isso. Muito obrigado, Fernanda. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal. Valeu por ter ficado aqui.